Portanto, verificar se o gajo está cá no YouTube eu também posso ver aqui no ok, no YouTube está também posso ver aqui no computador uh, agora já lhe dei ordem também no Facebook ele diz que estou em direto tem, not tem aqui notificações e coisas pronto, mas diz-nos diz que está em direto. É pá, vamos acreditar. A partir daqui é, é fogo à peça. Deixa-me deixa ver se. Uh, eu, acho, eu acho que sim. Eu acho que estamos. Uh... Boa noite. Uh, é, é o Odmira Livre Podcast História. Uh, já há algum tempo que não fazíamos uh, episódios de história. Uh, hoje retomamos, retomamos com Odmira, Odmira Vila. Temos falado bastante sobre o território de Odmira, mas hoje dedicamos mesmo uh, à vila, às freguesias de Odmira, que, que estavam a faltar, ainda não, ainda não tínhamos dedicado nenhum dos... Já, já falámos várias vezes nelas, mas uh, ainda não, não tínhamos dedicado um episódio inteiro só a esta, a esta vila e à sua importância histórica. Uh, comigo tenho António Coresma. Boa noite. Que, se, uh, Agora sim, António Coresma, <risos> <risos> que, que, claro, é a colaboração imprescindível para que se realizem estes episódios de história. Sem mais conversa, vamos passar aqui o nosso genérico uh, e depois já, já passamos aqui ao, à apresentação histórica. <risos> Olha, então, mais uma vez, boa noite, António Correia. Boa noite. Uh, estamos aqui, como, como eu disse há pouco, para falar de Odmira. Uh, e começamos por onde? Se calhar... Se calhar por, pelo nome, por, por um nome, pelo título desta, desta, uh, desta noite. Odmira, Vila do Mira. Uh, uh, sim, uh, podes... Uh... Bom, a bem dizer... Uh, Odmira é nome de rio. Uh, o nome iniciou-se com certeza no rio, porque os dois elementos da palavra, da palavra Odmira significam rio, muito provavelmente. Od, od significa mesmo rio em, lingua, em língua árabe e Mira provavelmente também significa rio ou uma ideia aparentada, como por exemplo água, em língua uh, talvez pré-romana. Portanto, Odmira, ao fim e ao cabo, é uh, a repetição, uma, uma tautologia da palavra rio. Uh, é curioso que, eu já disse isto aqui uma vez, que nos, nos séculos XVIII e XIX dizia-se muitas vezes rio-odmira. Portanto, no fundo, tínhamos a palavra rio repetida três, três vezes, vezes, em sim. três diferentes, diferentes uhum. línguas. Eu, eu recordo, já falámos aqui nisso num no, no episódio que dedicámos ao rio-mira sim, sim. Uh, e à sua importância. Uh, mas. Uh, e neste, o nome Odmira, uh, qual, qual é. Uh, sei, a precedência uh, ou, a, ou a cronologia, digamos, desses, desses, desses factos? Bom, não se sabe exatamente quando é que a moderna, a atual vila de Odmira, teve o seu início. É claro que sabemos que na época romana, por exemplo. Houve, houve houve presença humana uhum. uh, na zona de Odmira. E, e terá havido presença humana até antes, uh, na época, na época por exemplo, do bronze, uhum. também houve, houve, houve presença humana. Uh, mas a atual Vila de Odmira não se sabe exatamente quando terá sido, uh, não direi fundada, mas quando terá tido o seu início enquanto assento populacional. Uhum. Uh, nós adiante daremos algumas, algumas temos temos uma temos uma data da formalização da sim da formalização mas bem. temos referências anteriores, anteriores. exatamente uhum. uh, portanto mas em todo o caso de facto o que, o que o que o que sabemos é que o nome do rio saltou para a vila isto é saltou para um assentamento populacional que a certa altura se apareceu no sítio onde está agora a vila de Odmira. Uhum. E daí, Odmira, portanto, Odmira no fundo é, é, uma, é um, uma vila com, com, com, com, água no, <risos> com água no meio, não é? Como, não só em, em, termos, em termos geográficos, e em termos uh, do, do próprio terreno em si, e, como é... também em termos linguísticos. E, e é uma vila que teve, teve a sua importância e já vamos, já vamos ver isso, uma vez que ela, st, ela está referenciada uh, em documentos que, já, que referirás adiante. <risos> Isto sim, está, sim. T, t, t, t, estamos aqui a antecipar uh, um, um pouco que, e que, que por isso evidencia o conhecimento de, de, de outras, de gentes de fora desta sobre esta, esta referência ao Admira. Eu não sei se queres começar com... Eu, eu gostava que passasse o próximo slide. O próximo, o, o primeiro, porque ainda não estamos a... Agora, agora é que Sim. vamos vamos aqui, então, ao nosso painel de apresentação. Isto é uh, uma fotografia... Já agora, quando é que é esta fotografia da Vila de Admira? Uh, essa fotografia é da de, de, de primeira metade do século XX, poderá ser de volta de 1940 ou coisa do género. Uhum. Ora bem, esta fotografia, esta, este slide que nós agora estamos a ver, é um extrato, é um fragmento de uma, de uma carta geográfica uh, de, de cerca de 1634 e que pertence a um, a um, a um atlas que se encontra, que se encontra em, em, na Áustria e que é um atlas uh, uh, elaborado por um cartógrafo português Uh, de seu nome, Pedro Teixeira, da família de, de, de uma família de cartógrafos. Um dos, um dos seus irmãos, João Teixeira Albernaz, uh, também foi cartógrafo, mas tiveram um destino, enquanto pessoas, um destino diferente. Enquanto uh, uh, Pedro Teixeira é um homem que, que vai para Madrid, ainda na altura em que, da, da União Ibérica, ele vai para Madrid e lá fica, e depois da, da restauração da independência de Portugal, ele fica por lá, não, não, não volta para Portugal. Enquanto o seu irmão, João Teixeira Albernaz, ele está em Lisboa e faz parte dessa, dessa restauração da independência. Bom, mas este, este fragmento de, de, de mapa que aqui encontramos, que aqui temos, é muito interessante porque é, é, uma, é uma, uma ficção, digamos... E eh, nós vemos a Vol do azul um território onde, onde encontramos Vila Nova de Mil Fontes e Mira, não, não, já vamos falar nisso. Mira. E é, encontramos uma, uma outra povoação que não existe. Precisamente, Vila Formosa. Bom, o, o Pedro Teixeira uh, fez trabalho de campo em alguns lugares quando elaborou o seu, o seu atlas. O atlas era um, era, uma, era, um, enfim, era um objeto de luxo para estar na corte para o rei mostrar aos embaixadores, e, portanto, era, assim, um, era, era um objeto de grande, de grande valor artístico, mas uhum. nem sempre de, de total uhum. uh, consonância com a realidade, claro. com aquilo uhum. que existia no terreno. Pedro Teixeira, com certeza, ao contrário do irmão, não conhecia muito bem o território uh, que estamos a tratar. Ele, ele, tem, inclusive, ele mostra... Algumas, alguma, alguma batimetria, isto é, uhum. uh, os fundos que existiam no, no rio Mira, mas, uh, mas depois verificamos que ele não, não podia ter conhecimento do terreno. Desde uhum. logo, por o tipo de representação que ele faz das povoações e por ter inventado uma povoação, que era Vila Formosa. Formosa claro. Ora, vila Formosa nunca passou de uma única casa, de um monte. Uhum. Só que o cartógrafo, iludido com o nome de vila, pensou que era uma povoação e, e vá de a representar uh, Vila Formosa com são... uma série de casas. E, e Estas três povoações têm muitas torres. <risos> Sim, tudo isto é, é fantasia, não é? Uhum. Vila Noeva de Milfontes, ele estava em Espanha e portanto falava já um bocado. E fez uma muralha em Milfontes, fez e... uma muralha, dá a de, de volta, mas uhum. esqueceu-se por o seu forte, o seu castelo. Uhum. E, e depois vamos encontrar Mira. Ele deve ter ele deve ter lido alguns ode Mira. Só que ele sabia que ode era o nome de rio. Portanto, para ele, a povoação devia chamar-se apenas Mira. Uhum. Uh, é, uma, é, uma, é uma lógica que não, é que não, podemos, é que não podemos atacar, uhum. mas na verdade ele estava enganado, porque a povoação chama-se Odmira. Também Odmira foi representada de forma fantasiosa. Portanto, nós temos aqui uma carta com alguns aspectos, enfim, corretos, como sejam as batimetrias, uhum. mas com outros uh, completamente imaginados. Além disso, o, a necessidade que ele tinha de representar as principais populações que estavam na margem do Rio Mira fez com que ele eh, criasse uma perspectiva à volta do azul para, para nos dar essa, essa informação. Uhum. Claro que eh, tudo isto é ficcionado. Não é? Portanto, eu queria mostrar este, esta cartografia, esta, esta carta, embora seja uma carta tardia em relação à à fundação de Odmira, hum. uh, mostra esta, esta, a existência de, de duas grandes povoações, que era a Odmira e, nesta altura em 1634, uma pequena povoação que era a Vila Nova de Mil Fontes. Hum. Podes passar, por favor. Portanto, uh, estamos a falar uh, de um território uh, que teve uh, uh, sob domínio uh, islâmico? É? Sim, nós vamos começar exatamente... A falar no período islâmico, na parte final, evidentemente, uhum. porque é nesse, nessa altura que surge a admira quer dizer, na parte mesmo final do período islâmico, uh, no, no contexto da chamada Reconquista. Uhum. Uh, e então, uh, o que nós temos aqui é, um, é uma fotografia que mostra uma paisagem com uma, uma, um, um monte, uma, um cerro uh, bastante visível no, no centro da fotografia. Isto é chama-se o Cerro do, do Castelo e fica na herdade de Valdegais, em São Luís. Uhum. Uh, nós não vemos, mas existem uh, ruínas de uma antiga fortificação que existia aqui, portanto, ainda com, com as pedras lá, uh, umas sobre as outras, portanto, um, um aparelho quase ciclópico, portanto, com pedras grandes. E, de facto, nós tínhamos aqui, assim, uma povoação uh, fortificada Uh, na parte final da época islâmica. Uhum. E que povoação era esta? Que nome é que tinha? Pensa-se hoje que era uh, a targala de que nos falam os, as fontes islâmicas, como seja o caso do, do escritor Yakut. Uh, a targala seria esta povoação, a castelada, que teria como, como, como função o controle de um, de um território que podemos definir como o o Bashmira, eh, o território do, do Bashmira, e que tinha especificamente a eh, função de controlar uma área mineira que eh, seria importante eh, nessa altura, como foi importante noutras épocas uhum. também. Portanto, nós temos aqui portanto, uma, uma, uma povoação acastelada chamada Targala. Uhum. Pensa-se provavelmente que a Targala eh, antecedeu Uh, a Vila de Odmira. A Vila de Odmira terá sido uma povoação uh, edificada uh, depois disso. Embora, uhum. repito, uh, naquele, naquele, sobre aquele cerro onde está situada a, a parte mais antiga da Vila de Odmira, houve anterior ocupação humana. Mas neste, neste período, nesta, nesta fase da, da, do período designado por Islâmico, uh, isso não, não aconteceria. Aliás, nós verificamos que o povoamento uh, desta região Uh, não f... oscilou uh, conforme os períodos. Na época islâmica, por exemplo, ele uh, deixou um bocado o litoral e retraiu-se para o interior, uhum. uh, provavelmente porque o interior era mais seguro. Sim. Nós, na Idade Média Islâmica, temos já uma fase, um período, em que toda a costa era assolada por, por piratas que vinham do norte da Europa, os, os normandos, os vikings, uhum. e portanto há, há, há, há essa necessidade de retração do, do, do, do povoamento para o interior. Há, há portanto, oscilações no, na, nos, na, no, no, nos assentamentos populacionais. E, portanto, nós temos aqui a tal Targala. Hoje em dia chegou aos nossos dias um, um nome muito parecido, que é o Turgal, o Turgal. Uhum. Que, dá, que dá nome a uma ribeira. Aliás, uhum. essa ribeira do Turgal passa exatamente aqui junto a este, a este cerro que nós estamos aqui a ver. Não é visível, uhum. evidentemente, se passa claro. por baixo, no vale. Claro. Mas, mas esse, portanto, esse nome Targala deixou vestígio na toponímia existente hoje em dia. Portanto, a ribeira do Turgal. Uhum. Uh, quero cumprimentar a Maria Zacarias, que já nos cumprimentou, e a Ana Vaz também. Uh, então, uh, se calhar avançamos, uh, ainda estamos no período islâmico. Uh... Sim, essa. podes passar, por favor, o slide. Uhum. Uh, esse, este período é um período que, que, que é muito, muito especial, quer dizer, nós não podemos imaginar que o período islâmico é um período em que a população que existia antes desapareceu toda e foi substituída por população vinda do Norte de África ou da Arábia. Isso nunca aconteceu. Uhum. Uh, a população continuou a ser a mesma que cá vivia. Eventualmente houve alguns imigrantes do Norte de África ou assim, mas a população basicamente era a mesma. Agora, o, o poder era outro. E, mas, e o poder, o poder, o poder das, das, das, do, do califado ou do emirado Uhum. Uh, conforme o caso, uh, era, portanto, um poder uh, que, desde logo, tinha uma outra cultura, uma outra religião, que era a religião islâmica. Religião que, aliás, não era assim tão diferente do cristianismo. Aliás, havia algumas personagens... Uhum. Podemos dizer assim, Sim, já vamos ver, não é? como, já vamos que, falar, exatamente, pô, mas... como que, que parte, de, fazem parte de ambos os livros sagrados de, de, de, de, das duas religiões. Uhum. Uh, mas, portanto, até terá sido relativamente fácil a uh, população mudar de uma religião para outra, uhum. portanto, de um cristianismo que ainda não estava muito assimilado para um Islão que também não ficou muito assimilado. Sim, até porque a relação à assimilação do cristianismo, já falámos aqui uh, quando estávamos a, fazer a história a falar na história de outras freguesias e, e, na, e na parte religiosa e na, na expansão religiosa que havia ainda que as, as, as questões da religião cristã não estavam às vezes muito. muito. Houve como, uh, há, um, há, há vários no princípio uh, do cristianismo, né, já houve, houve algumas variantes do cristianismo que foram divulgadas na Península Ibérica, mas, uh, mas houve também outras questões, por exemplo, o São Martinho de Dume, um bispo que vai para, para Braga, ele, uh, ele tem um livro intitulado De Correzione Rusticorum, isto é, <risos> para corrigir os rústicos, os, rústicos. os camponeses. Uhum. E porquê? Porque os camponeses continuavam a adorar antigas divindades naturais, antigos, antigos deuses romanos, etc. Portanto, o paganismo continuava a proliferar. Uhum. Porque estas coisas não são fáceis de mudar, não é? Uhum. Até no, no caso do, do, do, de Beja, veio para aqui um, um bispo também, que, que, que, veio, que veio também com a missão de, de combater, podemos dizer assim, algumas heresias, como era o caso do arianismo. Uh, e, e portanto há toda uma uma há uma situação que mostra que uh, a as novas religiões monoteístas no, no caso do cristianismo tinha alguma dificuldade em impor-se mesmo quando se tornou uma religião muito aceite geralmente aceite hum. mas entre o, os camponeses entre o povo continuavam a persistiam ainda, antigos hábitos, antigos, antigas uhum. adorações naturalísticas. Uhum. Enfim, portanto, há, há, há, há essa dificuldade. Bom, mas ah, aqui... Nesta figura temos o, o uh, dirham, ou direm, Pois, português. uma moeda que foi, encontrada, que foi encontrada, juntamente com muitas outras, num autêntico tesouro de moedas de prata da época islâmica. Uh, eu tenho aqui a data, foi, portanto, do do ano de 798, 799, portanto século VIII, ano 182 da Égira, portanto é uhum. o ano em que, em que Maomé sai de, de, de, de, de, de... como é que se chama a cidade? Meca. Meca, uhum. é, e se dirige para, Mina, para Medina, e portanto é, há uma... AAS, e é o início de, do calendário islâmico. Uhum. Uh, e estas esta moeda este é o verso e o reverso uh, ou o anverso como se quiser Sim. mas portanto são as duas faces da moeda e, e tem ali inscrições em árabe e, e sabe-se por isso e foi, foi. Enco, e já foram encontradas onde estas moedas estas moedas foram encontradas no monte das consultas que é uh, em, que é, em, em, em, que é na, na freguesia de de, de Luciano Jigar uhum. uh, isto foi uma, uma rapariga que encontrou uma vez no campo, estava no campo e encontrou começou a mexer na terra e encontrou uma série de moedas. E, e portanto, era um autêntico pote das, das libras, não era é? das libras, é de, de moedas. Mas, é, portanto, um tesouro, um de tesouro, facto. Um tesouro, de facto, que é o sonho de muita gente, que nunca é concretizado, mas Sim. neste caso ela conseguiu. Ela acabou por ir vendendo estas moedas. Uh, não fez assim tanto dinheiro como isso, mas conseguiu comprar uma, uma mobília para a casa, segundo ela me disse. Uhum. Uh, portanto, mas aliás, uma, uma situação completamente clandestina, mas é o que foi o que aconteceu. Uhum. Uh, e eu consegui duas das moedas que tenho em minha casa para, enfim, para do, para, para considerar-me fiel depositário, uhum. logo que é já aqui um museu. Ou qualquer, ou qualquer instituto ou instituição uhum. onde elas, onde se faça sentido elas serem guardadas, eu imediatamente as transfiro para lá, porque, de facto, é, é, é um, um património do Conselho uhum. de Ondemira. Porque o que é que acontece? As moedas, que eram muitas, mais de 800, segundo constou, foram completamente dispersas. Hoje em dia estão, naturalmente, nas mãos de colecionadores. Uhum. Portanto, é um tesouro que foi completamente disperso, o que, o que é uma pena em termos culturais. Portanto, ah. ao menos estas duas moedas que eu guardei, que comprei... Conseguiste que, salvar que, duas, não é? Que, que te, comprei te também. salve uh, uh, Salvei-as e, e, portanto, elas são moedas que pertencem ao Odmira e daqui não sairão, não sairão, sairão do meu, da, da, da minha posse para entrarem em qualquer uh, instituto, um museu ou, ou, ou o que for, uh, dedicado à, à cultura odmirense. É, portanto, isto mostra, de facto, essa, a existência desse, desse, desse período, mas eram moedas que provavelmente não tinham a ver com, com, com a população local. É, possivelmente tratava-se de um viajante que, num período conturbado de insegurança militar, terá escondido o seu pecúlio uhum. e depois não, não pôde vir... Não recuperá conseguiu recuperá-lo. Ah, morreu... Porque trata-se de uma, uma quantidade significativa. Sim, sim. sim, sim. Uhum. Larguíssimas centenas de moedas de prata, portanto, que na altura valiam bastante dinheiro. Hoje em Vai. dia, enfim, uma moeda destas também não é assim tão valiosa como isso, porque existem, apesar de tudo, existem muitas. Mas, mas... Em todo o caso, é, são, são Mas moedas... adivinha-se que em tal contexto não abundaria o dinheiro, assim? Não, <risos> não... É, na, na, nestas quantidades nas mãos das não, pessoas. É, não, no, no, no, em território islâmico, que era, um terri que era um território mais desenvolvido do ponto de vista económico, mais comercial, etc., uhum. havia mais moeda, mas o território cristão do norte, mais rural, etc., tinha pouca moeda, de tal modo que muita da moeda que circulava no norte era uh, resultado de saques, de, de, portanto, de capturas, uhum. da guerra ao fim e ao cabo. E, portanto, como, como os reinos de cristãos do norte não tinham moeda, ou tinham pouca moeda, aproveitavam as moedas uh, que, que saqueavam nesse, nesses períodos de guerra. Uhum. Uh, e, portanto, uh, esta, esta, esta moeda, como ia dizendo, uh, estas moedas uh, foram naturalmente uh, escondidas por, por o seu proprietário, que, entretanto, depois não as conseguiu recuperar. recuperar. Uh, em todo o caso, não seria gente de cá, possivelmente era alguém que estava em viagem. Uhum. Uh, mas uh, foi um tesouro encontrado... No, no e concelho. que só foi encontrado no século XX. E que só foi Porque, encontrado a no, no, no, fins do século XX. Permaneceu, não deixa de ser interessante, curioso, uh, o, o tempo que permaneceu. Sim, a rapariga acho que, que que encontrou por acaso acho que estava sentada no chão e, e, e que a certa altura viu uma moeda e começou a mexer na terra e encontrou mais possivelmente isto teve a ver com o, ele, ele terá sido enterrado e, e a certa altura a erosão uhum. terá posto à vista terá posto à vista as moedas uma erosão de enfim de, de muitos anos não é portanto mais de mil anos mais de mil anos ah, okay. que é o que estas moedas têm bem Uh, e agora, uh, há bocado falávamos nisto, não é? referências ao, ao território de Admira, uh, que são anteriores à, à formalização da, da sua fundação. Uh... É, precisamente. Uh, o território de Admira, portanto, até, até meados do século XIII, é um território que faz parte de reinos uh, muçulmanos, uhum. o último dos quais, a um, um, Almoada, desse, dessa, dessa, desse, desse período Almoada. E, mas, eh, em 1190, o nome aparece pela primeira vez escrito num documento. Uhum. E, e, e, te, e tu até, a bocado em off, falávamos num desafio, não é? Isto é exatamente. Isto, é um isto é, este, este até é após amantes de futebol. É, pode ser após amantes de futebol. <risos> Nós, do lado do lado direito, temos uma, uma, uma, um, um brasão de armas e tem três, três, três, três leões. Uhum. Uh, esses três leões uh, não são leões rampantes acho eu uh, esses, os, os nomes aparecem uh, esta coisa da da, da, da, da, da... agora passa a mudar o termo da da heráldica, da heráldica, da heráldica, da heráldica uhum. tem as suas regras uhum. e, e a uhum. forma como aparecem os leões, leões também tem a sua também tem a sua designação ora bem, isto que é que está? portanto é a heráldica uhum. é, são as armas que nós hoje em dia ainda vemos por aí, quando há jogos de futebol. Uhum. Os três Leões, é Leões... associado à equipa de, de Inglaterra. Ah, exatamente. Uhum. É, um, é, é, é, é o emblema da mas, seleção mas inglesa de futebol. A, a pergunta que se coloca aqui é o que é que isto tem a ver com o nome Odmira, ou com a vila de Odmira. É exatamente isso. Bom, e, o, que, o que tem a ver é o seguinte. Uh, os Leões, uh, se pertencem à heráldica uh, real, Inglês há, muitos, há séculos. E, e o primeiro rei que terá, e que terá iniciado essa tradição dos leões na, na sua, na, nas suas armas terá sido o rei Ricardo Coração de Leão, um rei que viveu uh, no século XII, em finais do século XII. Esse rei comandou uma, uma cruzada uh, à Terra Santa. Uh, nesse período que foram feitas várias cruzadas à Terra Santa, aleg alegadamente para libertarem o Santo Sepulcro e portanto uhum. no fundo as cruzadas eram foi uma forma de, de, de canalizar uh, um grande número de pessoas uma população em crescimento do norte da Europa uhum. que foram canalizadas para estas, para estas expedições militares e uma forma de desbloquear e de, de, de aliviar a pressão de, de, de, de, uma, de uma população em crescimento uh, e com, com recursos limitados né? Claro. e portanto há toda o reizinho e o reis do norte da Europa neste caso o Ricardo Coração de Leão comandam autênticos expedições militares invasões uh, à Terra Santa claro. uh, o Ricardo Coração de Leão fez isso em portanto... 1990. Uh, ele, ele, ele passou aqui ao largo da costa. Aliás, os, os navios ingleses uh, juntaram-se no Porto de Lisboa. Foi ali o Prá. ponto em que eles, em que eles se, se concentraram para depois seguirem todos uhum. juntos. Mas a, antes disso, não sei se achas uh, que tem interesse contar uh, o que estes ingleses fizeram em Lisboa na sua passagem. <risos> é só, como informação, Bom, enfim, este, atalho este, depois este, não tem este problema este, a ver com a admira este mas este eles... É estes uh, cruzados era gente, o Alexander Kulan diz-lhe, que, que chama-lhe vulgacho, rude e desenfriado uh, portanto era gente de, de, de muito pouca uh, de muito poucos escrúpulos uhum. era gente que, que naturalmente se prontificava a chegar a um sítio e, e, e tomá-lo de assalto e, e imbuído do espírito de saque saque, exatamente aliás, numa das cruzadas, eles chegaram a uma cidade que era cristã, Constantinopla e eles puseram na saque e passaram os habitantes a claro. fio de espada e o mesmo estavam a fazer e em o Lisboa. mesmo estavam a fazer em Lisboa uhum. uh, o, o Dom o, o Dom Sancho II, que andava relativamente próximo em campanha na altura contra o, o domínio islâmico também uh, ele volta a Lisboa, vem a Lisboa e a certa altura faz uma entra em contacto com os, comandos, com os comandantes uhum. da armada que estavam surtos no tejo o, o Ricardo Coração de Leão ainda não tinha chegado com os seus barcos, estavam só outros comandantes e, e... A verdade é que os comandantes não conseguiam controlar, controlar aquela, aquele vulgacho. Que eram cerca de 800 Bom, homens. Pois, a certa altura o Dom, o Dom Sancho veio e, e já em de causa mandou fechar a cidade, quando estavam uma série deles a fazer se fazer saquear, a violar, a matar, enfim, era uma coisa impressionante. E, e mandou fechar as portas da cidade e capturou todos aqueles que lá encontrou dentro. Que, era um, cerca de, que eram 700 homens. Uhum, Portanto, uhum. Isto foi o que eles capturou-se. Andavam por lá uns mil homens a fazer uhum. as, mai, as mais variadas barbaridades. Uhum. Uh, e então, o, então com, com esses homens nos calabouços, o Dom Sanches II entrou em conversação com os, com, os, com os seus aliados, ao fim e ao cabo, uhum. das, da cruzada. Aliás, muitas vezes, os reis portugueses utilizaram os cruzados como aliados nas suas conquistas, de, de, de, a própria cidade de Lisboa, uhum. uns anos antes, tinha sido tinha sido conquistada com o auxílio de cruzados uhum. do norte da Europa. Uhum. E, portanto, então Foncé Riques pediu essa ajuda ao, aos cruzados que estavam a passar pelo Porto e, e todos eles ajudaram na conquista uhum. de Lisboa. Os cruzados ficaram com o saque, que era o costume, não é? Porque o que eles queriam, efetivamente, claro, era, era o saque. É? Era o saque. E. e e então o, o Dom Sancho II acabou por conferenciar com, com, os, com os comandantes, entretanto, o, o Ricardo Coração de Leão, que era um, um rei mais atilado, e que teve e tomou algumas medidas duras para controlar aquela, aquela gente aquela, que trazia sob o seu comando. Um, aquela indisciplina. Aquela indisciplina, eles eram bons guerreiros, mas de facto eram uns, uns, uns completos selvagens. Como, aliás, é, é frequente, a gente, quando olha para o norte da Europa e para o centro da Europa, vê na Idade Média, toda essa gente era uma, claro. eram bárbaros completos, não é? Uhum. Sim. E, e então, o, os... Enfim, não eram só eles, claro. Uh, e, então, o que acontece é que, de facto, eles embarcaram todos e, e puseram-se puseram a caminho, como sei dizer -se. uhum. Portanto, há, há claro. mesmo... Uh, uh, uh, a bordo ia um... E um cronista, Rogério oh, oh, oh, oh, de oh, Odin. Bom, se não é isto, é parecido. O, Odin. Hum. E passa, por favor, o slide. Hum. Portanto, e, e vamos... E porque isto tudo ainda não chegámos à relação que isto tem com a Admira e Pois, É exatamente. agora que... Ora bem, e este Rogério de Odin, uh, Roger of Audin que ia, a, a, bordo ia, a, a bordo do navio um, desta era frota. era um intelectual, era um, uhum. era um, um cronista. Ele, ia, era bispo. Ele ia restando, uh, portanto, era o cronista dessa dessa viagem, dessa, dessa, dessa ia fazendo o diário cruzada, da, fazendo. Não sei Naturalmente se ele pode ele, chamar um, diário, mas ia fazendo sim, o registro, sim, ia fazendo o registro. Naturalmente uhum. ele era um, ele ia acompanhado de um piloto português para, para conhecer, para saber o nome dos sítios para onde passava. E escrevia em latim como era hábito nessa altura. O latim continuava a ser a língua do, dos escribas, dos, dos tabliães, dos cronistas, dessa gente. Não era já o latim clássico da época romana, não era o latim de Cícero. Cícero Era já um latim chamado macarrónico, um latim já barbarizado, digamos. E, e ele, de facto, escreve o seguinte. Uh, deixaram o porto de Lisboa, portanto, saíram do porto de Lisboa, saíram os navios, não é? Uh, passaram por, por um monte, um grande monte que entra pelo mar que se chama Spichel, ele escreve Spichel, Spichel. Uhum. e pelo porto de Alcácer, portanto devia, era Alcácer. Nessa altura, atenção, Setúbal não tinha importância, aquela aquela, aquela entrada uhum. de, do rio Sado era a entrada de, do porto de Alcácer, uhum. uh, o castelo que ficava um, um bocado mais para o interior. E por Palmela, Palmela era o, o castelo que ficava ainda onde existe hoje. E por Sines, terra um tanto hernosa que entra pelo mar dentro. Hum. Uh, de facto era assim, era um cabo que tinha muito coberto de areia. E por Porto de Odmira, uh, Ordimira, Ordimira. Que... Ora bem, isto é uma corruptela de Odmira. Uhum. Uh, naturalmente o, o cronista ia ouvindo o piloto e ia escrevendo aqui que, que ia entendendo ah. e, e, e claro há aqui uma clara corruptela mas é evidentemente admira e pelo monte por um grande monte um, por um grande eelschelse monte que entra pelo mar que se, que se chama cabo de São Vicente portanto uhum. é até o, ele depois vai descrevendo claro. tudo toda a costa que vai encontrando uhum. Mas, portanto, uh, aqui para dizer que a referência a Odmira, uh, já era no século XII. Exatamente, é 1690. E, portanto, é esta a relação que Ricardo Coração de Leão tem com a Odmira. <risos> Simplesmente, quando ele diz, quando o cronista que ia a bordo do navio, dos navios de Ricardo fala em Porto de Odmira, ele não fala na vila de Odmira, fala no Porto de Odmira. Uhum. não sabemos se existia uma vila já chamada Odmira mas que havia um porto, que havia uma entrada por pa para a terra que havia uma foz de um rio claro, neste caso, um, um, porto um porto natural, um porto é. natural uhum. chamado Odmira isso já havia uhum. uh, isto é 1190 portanto, e, portanto ainda tinha a importância de ser mencionado porque sim. houve outras entradas que não foram sim, mencionadas sim, mas esta é? era uma entrada importante não é? uhum. uh, ele... há uma outra versão desta desta desta crónica, que tem mais pormenores. Uh, refere, por exemplo, ao Sur refere a Rifana, uhum. refere o Pessegueiro, porque há mais do que uma versão desta, desta, desta crónica. Oh, é. posso, posso passar? Esta, esta versão, aliás, foi editada no século XIX já por, por, por William Stubbs, que era um estudioso, um historiador e que era também bispo por acaso, e, e portanto um homem, um inglês. Uhum. Ora bem, portanto nós vemos que pela primeira vez em 1190 houve-se falar no Porto de Odmira. Mas, e qual é a próxima vez que se ouve falar no próximo, em Odmira? E aqui já não só no Porto, mas no Castelo de Odmira. É em 1245. Estava, portanto, concluída a reconquista nesta região, aproximadamente, uhum. mas a reconquista do Algarve ainda não é estava concluída. Uhum. Estava prestes a concluir-se. Uh, e em 1245, uh, Admir, mas Odmira, em 1255, o castelo de Odmira, como diz o documento, estava uh, na posse já do rei cristão. E Dom, Dom Sanches II doou uh, Odmira, uh, isto é, as rendas de Admir, não é uhum. tudo aquilo que produzisse uh, o castelo e, e naturalmente os arretórios de Admir, doou quem? Ao bispo e ao cabido, da sé uh, do Porto, Dom Pedro Salvadores. Uh, do, o rei Dom Sancho tinha acabado de passar por uma guerra civil, com grandes dissensões, até com o clér, sobretudo com o clér, com o alto clero do Norte, nomeadamente com o novo Pedro Salvadores. O Dom Sancho II acabou por ser, inclusive, é, é, enfim, ter, ter vários problemas com, com, com o próprio Papa. E, e foi excomungado, etc. E, e acabou por, por lhe ver retirado uhum. o, o, o trono, que foi depois entregue ao seu irmão, Dom Afonso, Dom Afonso III. Mas, entretanto, em 1245, a verdade é que este território, este e o de Marachique, que é, enfim, é um território que ocupa hoje em dia Oric e, e, e Almodóvar, enfim, a sede era no, no Castro da Cola. Eu o conhecido uhum. Castro da Cola. Qual? Ah, também então já... é um santuário muito conhecido, portanto uhum. Nossa Senhora da Cola. E, e então esses dois pontos que tinham -se, acabado de ser uh, tomados foram, os seus, as suas rendas foram entregues uhum. ao, ao Bispo Dom Pedro Salvador. Este, este cartaz que vemos aqui. Isto é, isto é um cartaz de um, de um encontro que houve no Porto uh, que, que, no fundo, mostra essa, essa, essa questão dos poderes. Uhum. Portanto, é, é a diocese, o clero, o, clero, o alto clero, uh, era um poder entre poderes, não é? uhum. Portanto, uh, uh, uh, no fundo, idade, na Idade Média, uh, a Idade Média caracteriza-se um, um bocado também por isso, pela por, por existência de vários poderes que muitas vezes entram em confronto. Uhum. Uh, portanto, o rei ainda não tinha um poder uh, que, que, que lhe permitisse... Uh, passar sem o acordo ou sem uh, sem a anuência de, de, de outros poderes e portanto muitas vezes as coisas descambavam em Guerra Civil, que foi o, o, o que aconteceu com Dom Sancho II que aliás uh, acabou por, por ser bastante prejudicado por isso que acabou por se ver destornado e antes disso uh, antes disso foi foi foi mesmo uh, excomungado Peço desculpa que às vezes me faltam as palavras. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, o que temos aqui é, de facto, essa, essa, essa questão relacionada com os poderes. Ora bem, na Idade Média, nós observamos que uh, existia em Odmira um, uma... na Idade Média ainda, ainda no século XIII, existia em Odmira um santuário que uh, foi famoso pelo menos até certo ponto, porque... Uhum. Uh, o Afonso X, o rei Afonso X, o rei de Leão e Castela, que era um, um, um rei de cultura, ele foi, ele foi avô, avô do nosso rei Dom, Dom Diniz. Uh, o rei Afonso X uh, é autor de uma, uma coletânea de cantigas em louvor de Nossa Senhora, ou de Santa Maria. E é, são as chamadas cantigas de Santa Maria. Uhum. Portanto, isto segunda metade ainda do século XIII. Mil e, e há uma dessas... E, e, curiosamente, há uma dessas cantigas que se refere ao Admira. Uhum. Uh, eu, eu chamo a atenção, porque nós temos aqui uh, uh, o, o poema musicado, um, um, um extrato do poema musicado, e, e com uma seta aponta uh, uma palavra, duas palavras, é em Udimira. Suponho uhum. que é assim que diz, não é? Sim. Ud, udimira, quer dizer, eu não sou uh, proficiente a, a ler... Sim, Aquelas em Odimira, assim é que é. É, é o que está. É em ódio. Uhum. Ora bem, isto o, o que é que acontece? Uh, como isto são cantigas que têm muito a ver com. que têm tudo a ver com louvores a uhum. Santa Maria e, portanto, relatos de milagres, de narrativas milagrosas que aconteciam, uhum. aqui também é o caso. Uh, aqui diz o, diz, o, diz o poema que Aliás, o Afonso X diz que ouviu dizer por gente que passou por aqui. Por isso, julga-se que havia romeiros que passavam por aqui. Uhum. E que, eventualmente, até iriam a Santiago Compostela, quem sabe sabe. E, e houve, houve aqui um, um artista que eu não conhecia que fez uma interpretação uh, desta, desta cantiga e que, se calhar, Punha pa... sim mas antes disso eu vou dizer sim. o que é que, o que é que a cantiga o que é que este o que é que o poema diz hum. o poema diz que uh, numa numa igreja que ficava em Odmira mas fora da vila numa igreja que portanto nessa igreja uh, uma mulher piedosa de terra ofereceu um pão pan, um pandelinho de linho muito bem tecido que colocou no altar no altar da senhora uh, um frade um padre, aliás, uhum. uh, cobiçou o pano, que era, de facto, um pano muito pentecido, roubou e fez uh, peças de roupa interior. Uhum. Diz-se até que esta, esta cantiga tem qualquer coisa de anticlerical. E, uhum. de facto, Portanto, ele roubou o, o pano e fez essas peças de roupa, mas imediatamente recebeu o castigo do divino. Castigo divino. Uhum. Então, que castigo foi esse? Ele ficou completamente tolhido das pernas, os pés encolheram-se até até aos lombos, como uhum. diz o texto, e, e deixou de poder andar, portanto ficou completamente tolhido. Uhum. Claro que arrependeu-se do pecado que tinha feito, ao, ao mesmo tempo as pessoas também se conduíram dele e, fizeram, e pediram todos a intercessão divina por ele... E a verdade é que o homem... há ah, entretanto, ele também comprou um novo pano, também muito bem tecido, que mandou colocar no altar, e, e pronto, e, e, e voltou de novo a poder... A, a, a, poder, a poder andar. poder, poder foi, andar. Foi perdoado. Foi perdoado. Portanto, é este milagre que aqui é referido nesta cantiga. Uhum. E, e, portanto, o próprio texto fala, diz quem, o admira. Uhum. E, e nós, na, na, na, versão, na versão musicada e cantada que vamos ouvir agora... A palavra Odmira aparece lá. Aparece, aparece lá, lá, mais ou menos, ao segundo 39. Eu depois deixarei o link para quem quiser ouvir com mais... É so pois. Tem cerca de 3 minutos, eu vou só passar um enxerto. Uh, cerca de 40 segundos. Há várias gravações de, de, de, desta, desta cantiga. Então... O de Mira, é, Ele dá, uh, dá a sensação que diz Jesus Cristo em Odimira. Exatamente, é isso mesmo. Esta, a língua que está esta cantiga é o, é o galaico-português. Portanto, é uma língua uh, que se falava no, no, no Norte, portanto, o é, galaico-português, no fundo, é o, que se, é o que se fala na Galiza e o português, que, aliás, eram línguas de, de, de, muito, muito parecidas. Uhum. E, portanto... Uh, é, ao fim e ao cabo é um bocado também o português antigo se assim podemos dizer nem sempre se percebe bem mas muitas das palavras consegue-se entender uhum. este, este este códice uh, existe em vários sítios em várias bibliotecas mas este concretamente uh, está na biblioteca do Escorial uh, perto de Madrid uhum. ora bem então se, a, se esta igreja Continuando ainda no tal santuário especial, uhum. uh, associado a, a milagres. Se esta igreja estava em Odmira, mas fora, fora da, vila, da vila, onde uhum. é que ficava então? Uhum. Eu penso, e isto é uma questão de interpretação, que seria a igreja a ermida de Nossa Senhora da Piedade. Nós nesta fotografia temos duas, dois círculos a vermelho, uma em baixo que era a Nossa Senhora da Piedade, a ermida antiga que ainda se vê aqui um pouco da frontaria por trás da ponte. Hoje em dia está muito mais uh, derrubada, muito mais uh, derrubada degradada, e, assim. degradada, Portanto, há apenas um, um arco da Galilé. e em cima a ermida uh, nova, uh, já do princípio do século XX. Esta esta ermida é curioso que <coughs> quando o rio, quando havia cheias um rio Portanto, a Ermida Velha, não é? quando havia cheias do rio, a água entrava dentro da Ermida. Uh, muitas vezes, quando isto acontece, é que as Ermidas foram construídas em antigos lugares santos que têm a ver com divindades aquáticas, uhum. portanto, antes do cristianismo. E, portanto, uh, o que acontecia era quando havia cheias, a água entrava dentro da Ermida, o que não seria se a igreja fosse construída. Uh, exclusivamente tendo em conta a lógica de uma igreja cristã não era lógico que fosse, fosse construída um sítio onde, uhum. onde as cheias, a, cheias. a inundavam uhum. até se dizia, as pessoas até diziam que a igreja, a igreja de facto as águas de, de, das cheias do Mira inundavam a igreja mas chegavam apenas ao, ao supedâneo do, do altar da senhora daí não passavam Bom, enfim, era uma forma de dizer que, que o respeito das águas pela Senhora, por Nossa Senhora da Piedade. Uhum. Uh, temos que ter em atenção que uh, na Idade Média um, uh, havia Nossa Senhora ou Santa Maria e que os vários atributos de, da Senhora, como Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Graça, etc., foram foram foram adotados só nas, uh, no finais da Idade Média e ao longo uhum. também aqui na região, ao longo da Idade Moderna. Uhum. Portanto, eu creio que a primitiva, não a atual, mas a primitiva, Igreja ou ermida Nossa Senhora da Piedade era o tal o tal santuário medieval onde se tinham dado alguns milagres um deles contado por Afonso X Sábio uhum. e que tinham aqui trazido alguns alguns Romeiros que sabe-se lá se vindos de barco entrados na barra de Milfontes e vindos de barco até Odmira isso não há notícias mas nós podemos especular sobre o assunto podemos passar. Uhum. Portanto, isto significa o quê? Que a Vila de Almira já em pleno século XIII, tinha, tinha uma série de, de, de, de, de referências importantes. Uhum. E esta referência a um santuário uh, bastante concorrido, associado a milagres, etc., não é de sumenos, é Isto, na altura, no contexto social e religioso da época, isto era uma coisa muito, muito importante. Uhum. Ora bem, o que nós temos a seguir é o seguinte. É, enfim, a seguir é o seguinte, passa a redundância. O que nós temos a seguir é. Um importante uh, documento. Um importante documento, exatamente. Uh, que é o fural de Odmira, uh, datado de 1256. É o fural velho, isto é, é o primeiro fural de Odmira. Reparem que a Dom de, é, ele, ele foi concedido pelo rei Afonso III, o rei que sucedeu a Dom Sancho II, irmão dele mas que ele tinha tomado, digamos, o, o, o, o trono com a, com a colaboração de muitos nobres e locais, e, nacionais e com, com o próprio e com o próprio papa, o Dom Afonso III eh, concedeu o fural foral velho, o foral velho, concedeu o primeiro foral à vila de, de Odmira. A partir daí a Odmira passa a ser uma, vida, uma vila verdadeiramente institucionalizada, uhum. verdadeiramente legalizada, e organizada. Seu, e com o seu território, a sua área de influência, delimitada. Exatamente, uhum. e com o seu território delimitado, porque este foral tem essa, tem essa particularidade. Alguns forais tinham essa particularidade, que era delimitarem o seu território. No, e este foral uh, tem essa particularidade, delimita o, teu, o seu território, que foi aquele território que chegou ao século XIX, antes da, da anexação das freguesias, de novas freguesias. Uhum. Portanto, foi aquele território que que, que corresponde às freguesias históricas das de, de, freguesias da vila: S Salvador, e Santa Maria, São Luís, uh, Relíquias, Ceboia e Santo então, Portanto, Corresponde a essas freguesias. Nessa altura, claro, não claro, havia essas freguesias Não havia essas todas. freguesias, como e, já vimos. Uh... Portanto, os forais tinham essa, uhum. era uma espécie de lei uh, particular para aquele território. Uh, organizava as relações do território e dos moradores com a entidade otorgante, ou seja, o rei, neste caso, e entre si, e, e, e uns com os outros. Uhum. Portanto, uh, era, era, uma, foi, era um, um documento fundamental para a existência do território. Portanto, este território que foi assim, constituído, nós temos aqui um mapa portanto, segundo o foral de 28 de março de 1256 uhum. uh, Nesta altura já já estava terminada a, a conquista a repul... do Algarve Sim, em hum. 1256 tinha, tinha sido terminada havia pouco tempo e portanto nós, uh, enfim Odmira é, é em termos é institucionais uma <risos> vila já da época, da época cristã. Aproveito para cumprimentar a Mário Cabecinha e, e o António Rodrigues que, e o Jorge Gonçalinho, que já nos cumprimentaram e as pessoas que, que nos seguem. Hoje estamos a falar uh, da história da Vila de Odmira. Uh, e, portanto, é, chegámos então à sua fundação. Ou pelo menos à, à formalização, ao seu, reconhec... sim, ao seu reconhecimento. Ao seu reconhecimento acho. pela entidade rei, pela, pela uhum. coroa, pelo rei, que lhe, que lhe organiza, portanto, as relações entre os seus moradores Bem. e dos seus moradores com o próprio rei. Este foral foi importante até aos forais manuelinos, até o foral de manuelino de 1512, portanto, já do século XVI. Portanto, durante séculos este foral teve a sua, a sua hum. função. Eu aproveito para dizer que, quem tiver interesse, nós temos já agravados disponíveis no canal outros episódios de, da história de outras freguesias do Conselho de Odmira, uh, onde este mapa aparece uh, e, uh, de facto, quem tiver mesmo essa curiosidade, será, será provavelmente até mais interessante juntar as peças todas, uma vez que há aqui uh, elementos que se repetem ao longo destas emissões, Uh, uh, para contextualizar, no caso de, do aparecimento de, de outras freguesias dentro deste território que agora vemos aqui neste mapa, e... Mas por outro lado, eh, há, há períodos da, da história que nós passamos um pouco sim, em claro. Sim. Porque por vezes porque não é possível eh, num programa eh, tratar todos os assuntos, claro. sobretudo nesta perspectiva de história geral. Uhum. Eh, nós podíamos um dia tratar coisas específicas. Eh, e então, nesse caso. Temos, eh... temos que passar depois. Podemos, podemos fazer isso, claro que eh, tu dirás que é possível. A abordar a, a coisas mais concretas, episódios mais detalhados. Por exemplo, no século XVI e XVII uhum. e XVIII podíamos abordar, uhum. abordar aspectos da vida, da, da, da vida do Conselho relacionados, por exemplo, com o condado, com a existência de uma, de uma comunidade judaica que depois uhum. acabou por desaparecer, com a expulsão dos judeus e com, e com a, a conversão uh, obrigatória forçada dos, dos que, que insistiram em ficar. Portanto, tornaram-se os tais cristãos novos, que foram muito objeto de perseguição da Inquisição. E, e portanto, uh, uh, nós podemos falar, enfim, uma série de episódios uhum. uh, aqui que, que ocorreram aqui no, aqui no Conselho. Mas, para já, nós vamos dando grandes saltos grandes para saltos. conseguirmos fazer um fio uhum. contorno naquilo que, que, que nos interessa. Ora bem, voltando à Vila de Odmira... Temos aqui, portanto, um mapa. E este mapa tem aqui algumas coisas assinaladas. Tem, desde logo uma linha vermelha que delimita uma parte da vila que é o chamado Bairro do Castelo. bairro esse que tem duas ruas, melhor, tem três ruas, depois tem outra, uh, uh, a Travessa do Mirador, que é perpendicular, e, e tem depois, ao fundo, uma um quadrado a vermelho que representa, com o número um, que representa a antiga Alcácea, isto é o antigo castelo. Supondo-se que aquela linha vermelha representaria uma área uh, amuralhada, que não temos bem a certeza disso, mas, uh, mas pronto. Mas uh, a existência do topónimo Castelo é também muito muito elucidativo do que do que do, de, dessa memória da de existência de uma vila primitiva a que chamaram Castelo, portanto situada junto ao Castelo. Temos ali no interior do Castelo uma antiga uh, uma antiga igreja que era a Igreja do Espírito Santo. Uh, que tinha a ver com o com um hospital. O um hospital uh, no sentido em que, em que se dava no sentido que se dava, então esse, esse termo. Uh, uh, temos, uh, temos ali várias igrejas uh, assinaladas, mas não há nada, uh, uh, não há nenhum local de culto que tenha sobrevivido uh, da época islâmica. Não, pelo menos conhecido não. Geralmente da época islâmica muito, uh, o que acontecia era que as igrejas de Santa Maria eram instaladas muitas vezes nos sítios onde havia as onde havia as mesquitas. As, mesquitas, uhum. as mesquitas, islâmicas. É o que acontece, por exemplo, em Mértola, de que ainda há vestígios na própria Igreja Cristã. Mas aqui não, é a e há muitos outros sítios não. Uhum. Uh, Sabe-se que, por outro lado, ainda falando em minorias, que havia a sinagoga, a sinagoga judaica. E seria ali no bairro do, do, no bairro de Palhais por ali porque ali era era a antiga a antiga como é que se diz a antigo o antigo a antiga parte a parte judaica da da vila Tem a, judiaria. a judiaria. Era ali a antiga judiaria, eu peço que hoje estou assim a ficar com a minha memória é, um bocado cansada. É, a judiaria da vila e, portanto, é, é, seria por ali. Agora, é, do ponto de vista do... não há aqui uma moraria como existe em Lisboa, né? uhum. é, aqui não, em é, Lisboa e em outros sítios, e, portanto, é, nós não temos aqui grandes vestígios desse, desse período muçulmano. Uh, daí que haja quem considera que provavelmente o, o Admir é a mesma coisa que existiu que, que, que teve o seu início mesmo no fim do período muçulmano e portanto daí não termos muita, muitos vestígios do período muçulmano é. uh, mas temos, temos aqui a marcação de algumas igrejas uh, a vermelho e a verde também, a verde temos duas igrejas que era uma da misericórdia que tem o, o algarismo uh, 7. Uh, que, que é hoje uma igreja que, que está secularizada e que mas pertence ainda à, à Santa Casa da Misericórdia neste momento há um acordo da Santa Casa com a Câmara para que a Câmara possa possa recuperar os frescos as pinturas que existem nas paredes pinturas de finais do século XVI e que são muito interessantes e que e, portanto e, e a Câmara tem a ideia de fazer de, de, de, desta desta Desta igreja, uma espécie de sala de visitas da vila, da, uma das salas de visitas da vila. A outra igreja, a verde, que tem o número 6, era, é agora a igreja de Santa Maria, mas foi a igreja do convento de Santo António dos Franciscanos. Portanto, foi, foi, foi adaptada à igreja de Santa Maria, porque a igreja de Santa Maria, que ficava para o Largo de Santa Maria, hoje é o Largo de Maria Lopes Falcão, que tem o número 4, essa igreja foi demolida no século XIX, porque já estava muito arruinada, não lhe fizeram obras e acabou por ser demolida. E, e portanto, a igreja, a, a freguesia de Santa Maria, acabou por, por ter a sua igreja na antiga igreja dos, dos franciscanos. Nós, quando entramos nessa igreja, ainda vemos toda, toda aquela a cor dos altares, etc., muito a fazer lembrar os franciscanos. Não temos lá os dourados, o que era normal uhum, nos estábulos claro. nos barrocos. E, e, portanto, é uma igreja muito franciscana. Uh, temos depois, do outro lado do rio, uh, a ermida de, de, de, de, de, de Nossa Senhora da Piedade, uhum, a é, nova, claro. Claro. claro. E, portanto, é assim o conjunto de, de, de, de edifícios religiosos. Que temos alguns deles desaparecidos, como, como disse, como é o caso da Igreja de Santa, de Santa, da Primitiva Igreja de Santa Maria, que tem o número 4, e da Igreja do Espírito Santo, que tem o número 2, que está hoje incluído no, no edifício municipal, uhum. e que foi na altura foi vendido, isto passou a pertencer à, à Misericórdia, mas no princípio do século XX foi, foi vendido. Uh, já não tinha função, porque ali era, era a Igreja do Espírito Santo e era também o hospital. Mas o hospital, nos tempos antigos, não era uma estrutura de saúde como nós imaginamos claro. hoje. Era um pequeno, um, um pequeno abrigo com duas ou três camas onde, onde, onde se abrigavam os pobres que vinham de passagem. Uh, podiam ter alguma assistência médica, mas uma coisa muito rudimentar e, por isso, uh, era uma coisa muito pequena. Isso depois passou a, a fazer parte das das missões da, da misericórdia e a misericórdia no século XIX, passou a ter um hospital uhum. que é aquele hospital que nós lá vemos aquilo quer dizer naquele sítio e, e portanto uma coisa já mais moderna né esse hospital chegou até ao século XX, até depois com a nova com a reorganização do, do sistema da, da rede hospitalar em Portugal passou a ser um hospital de retaguarda, portanto, já não, tem, já não faz parte da, da rede hospitalar do, do, do, uhum. da assistência à saúde em Portugal. Podes passar, por favor. E temos aqui uma, uma imagem... Uh, uh, eu ia dizer icónica, mas... Sim, eu acho que é icónica, okay. sim. É, isto é uma imagem que que hoje em dia está muito conhecida. Eu, eu divulguei esta imagem numa, num livrinho que foi publicado, que eu fiz para em 1990, foi publicado em 92 ou 93, agora não me recordo bem, e que, e que, e que é um desenho uh, feito pelo Henrique Pousão, uh, que era um pintor uh, naturalista, impressionista, e que, e que esteve aqui em Odmir algum tempo, algum tempo pouco, mas pouco tempo também foi a vida hum. dele, porque ele acabou por morrer tuberculoso, aos 21 anos. Uh, o pai dele era juiz da Odmira, da, da e eu esteve aqui com o pai há algum tempo. Fez aqui algumas das suas obras pictóricas, e fez e fez este desenho que creio que não passou a, a pintura, mas que é um desenho muito interessante. Do lado esquerdo nós temos o desenho completo, Uh, o título é A Barca do Rio de Odmir, eu tenho aqui o de duas vezes, foi por uhum. lápis, por Henrique Pozão. Foi publicado numa revista uh, intitulada O Ocidente, em eh, 1880. Portanto, é, um, é, uma, é, uma, é, é muito interessante porque mostra-nos, desde logo, como era a barca, a barca da passagem do rio. Uhum. barca é essa que era uma instituição local. A barca tinha sido instituída por uma mulher... Com, com, com num legado piu isto é, fez um testamento deixou as suas propriedades para para que para que essa barca pudesse ser mantida no rio, a barca naturalmente tinha despesas, de vez em quando era preciso substituir a barca era preciso pagar a um, a um, um barqueiro, porque uh -huh. as pessoas não não pagavam, as pessoas como era um legado piu, a pessoa que deixou os bens, essas rendas uh -huh. para manter a barca a pessoa deixou, deixou escrito que quem quisesse passar a barca, a única forma de pagamento era um pai nosso e uma ave-maria por alma da doadora desses bens. Portanto, uhum. isto enquadra-se no, no clima religioso uh, de, deste fim da Idade Média, neste caso do princípio da Idade Moderna, certamente. Não, há, não, não se sabe exatamente quando ela foi instituída, mas terá sido essa por essa altura, já no princípio da Idade Moderna. Esta barca tinha, tinha teve desde logo uma mentação intenção, passar os fregueses, passar as pessoas para irem à, à, à ermida, à igreja de Nossa Senhora da Piedade e, por outro lado, também eh, permitia que os viajantes pudessem, pudessem passar na direção do Algarve. Uh, portanto, é, ela mostra algumas casas, curiosamente, algumas casas que ainda hoje em dia são reconhecíveis e, e, e, e, e mostra como, o que é que essa barca, a forma dela, e, e, e, e o que é que ela podia transportar? Portanto, transportava cavaleiros, naturalmente, claro. mas mais do que isso já seria mais difícil. E, e a forma de locomoção da barca. Uhum. Estes marcos onde se amarravam os cabos da barca ainda lá existem. Aliás, inicialmente, o da margem esquerda era apenas um, um pau. Primeiro era uma árvore que lá existia. Uhum. Depois a árvore desapareceu com uma cheia, espetaram lá um pau e era lá que se amarravam os cabos. Depois, mais tarde, fizeram um, um marco em alvenaria Norte, claro. parecido com o da Margem Norte. O da Margem Norte é, tem uma data de 1670 e tal, agora não me recordo, mas ele já existia antes disso. Uhum. E, e, e, e, e nos documentos é chamado o Sarilho da Barca. Sarilho, portanto, porque tinha lá uma, uma, uma forma, de um processo de enrolar o cabo. Uhum. Uh, ora bem, portanto, estes, este, este, esta instituição, a albergaria da barca, é uma instituição que, que era administrada pela Câmara, tinham um determinado uns determinados rendimentos e, na verdade, uh, esses rendimentos permitiram que, ao longo de alguns séculos, a barca funcionasse e, e, e funcionasse em condições. Portanto, uh, e, e nós temos aqui uh, temos o privilégio de ter por, uns, por, por um pela mão de um de um pintor do gabarito de Henrique Pousão esta imagem. Muito bem. E agora passamos aqui um bocado mais para... Bom, vamos ao rio e naturalmente claro. vamos, vamos à parte portuária. E à compreensão do, do território e, a, a, no fundo, é, é, é perceber a importância que a Odemira tinha uh, neste território que, que vemos ali. Uh, aquelas, aquelas linhas, eu acho que já não é a primeira vez que mostramos este mapa, no refiro-me ao mapa à direita... sim Uh, representam, portanto, áreas de influência, de, das quais Odmira seria centro logístico. Sim. Uh, temos ali uh, já a existência de mil fontes, também a servir uh, de porto, de comunicação. Pois, mais de porto nessa altura. Uhum. Porque, de facto, o verdadeiro porto, aquele que tinha mais movimento, era, era a Odmira. A Odmira era uma espécie de placa giratória, onde fluíam as mercadorias do seu interland, portanto, do seu, do seu interior, do seu território de influenciado, que polarizava, e para onde, depois, eram dirigidas as mercadorias que vinham pelo rio e que eram distribuídas por esse território. Né? Uhum. Uh, e, portanto, temos assim que o Interland, que é uma palavra enfim, que significa esse território influenciado por um porto, o Interland de Odmira ia até Nessejana, Ourique, Monchique. Depois, do outro lado, havia um outro Interland, que era o Interland de, do rio... Do rio do rio Guadiana, que uhum. tinha portos como, como era o caso de Alcutim, de Mértola. Portanto, o caso de Mértola é, é, seria, seria um interlande que confinaria com o interlande de, de, de Odmira. Uhum. Uh, por o norte havia o interlande de, de, do rio Sado, portanto de Alcácer, de Setúbal, Alcácer. Uhum. Uh, Sines era uma espécie de... de de, por porta de entrada ele tinha até outro nome uh, e portanto também tinha uma espécie de Interland que em, certa, em certos aspectos uh, se cruzava-se com o Interland de Odmira hum. mas isso não vale a pena agora esmiuçarmos essa questão, isso foi uma questão que eu esmiucei na minha tese de doutoramento já aqui há uns Bem, anos e portanto não, agora não, não é caso isso. Uh, haverá do lado, a oportunidade do, do lado <risos> esquerdo nós temos aqui um mapa com os portos em Portugal no século XIX Uhum. Uh, e, e temos de facto uh, a preto os portos marítimos com, portanto com, com virados à, à face atlântica e depois temos os, os portos fluviais ou fluvio-marítimos se quisermos assim chamar uhum. que são portos que aproveitam uh, troços de, de rio que penetram no, no interior e, e que conseguem essas povoações conseguem assim uma maior centralidade portanto quanto mais uhum. Interna, a, interior a população povo, a fosse maior era a centralidade que conseguia relativamente no, ao, ao território. Podes passar. Uh, além disso, acabei por trazer aqui um mapa com os pequenos portos. Isto é, portos é uma forma de dizer eram é, os pequenos embarcadores, desembarcadores uh, que existiam no, no rio, em, onde os barcos muitas vezes paravam para desembarcar mercadorias, haja se para embarcar, mas uh, sem estrutura, sem por acaso, outro dia estive em Valpalhete eh, e lá foi me chamada a atenção que existia eh, ainda uma, uma estrutura, uma construção junto ao rio que servia exatamente essa função. Por acaso, eu não me tinha percebido dessa, da existência dessa estrutura e foi-me foi foi indicada a existência dela. E tu disseste em Valpalhete. Eu disse em Valpalhete, sim. Sim, sim. Ora bem, passa, por favor, a fotografia. Nós temos aqui, portanto, esta fotografia também, naturalmente, já apareceu aqui. É uma fotografia que mostra dois veleiros, perto do Cais do Peguinho. Nesta altura, os barcos, aqui no princípio do século XX, havia ali alguns baixios, mesmo junto ao, ao Cais, e os barcos carregados já não conseguiam chegar lá. Ou podiam chegar em praia mar mas depois, em baixa-mar, era uma, uma chateada. Podiam ficar em seco. Então, os barcos eh, descarregavam, através de pranchas, não havia qualquer estrutura portuária ali. Uhum. Portanto, isto era tudo uma coisa muito antiga, era uma, era uma, uma feição muito antiga que este, este movimento portuário tinha. Eh, e, portanto, temos aqui dois, dois navios, dois veleiros. Então, eram barcos que carregavam, que podiam carregar 100 toneladas, às vezes um pouco mais... Havia outros barcos que carregavam menos. A, a, Já em 1900, mas Cerca de 1900. Mas aqui a... Isto então, eram barcos à vela. Eram barcos à vela na mesma. Sim, e nessa é... altura já havia barcos a vapor, mas ah. aqui para o, para o movimento do, da navegação de cabotagem que no Rio Mira, não. Havia. Os barcos eram, eram à vela. Ora, Só mais tarde é que passaram a ter motor auxiliar. Uh -huh. Temos aqui mais uma foto. De... Este, este, este cais também foi uma fotografia que já mostrei aqui em tempos. Uhum. Era o cais que existia e que ainda existe, ou melhor, não, não é o que ainda existe, ele foi reconstruído como nós havemos de ver adiante. Uhum. Mas é um cais que foi construído por volta de 1880 uh, e que, portanto, foi a primeira estrutura uh, verdadeiramente uh, construída para, para embarque e desembarque de mercadorias e passageiros. Uh, no chamado Cais do Peguinho. Nós vemos aqui a garotada a tomar banho, um bote a atracar, enfim. Portanto, é uma, é uma... também não nos dá a ideia de que seja uma, um porto muito movimentado. Muito, muito movimentado. Mas, é uh, enfim, era o movimento que era, que era adequado a esta região. Uh, e agora temos o, o mesmo cais, mas destruído. Pois é, 1900, houve uh, Uh, toda a gente dizia que, uh, por volta de 1950, houve uma dragagem pontual ali junto uh, ao a uh, para tirar aquele aquele baixio que ali estava. E o que aconteceu é que eles dragaram tanto que descalçaram, entre aspas, o cais e as primeiras chuvas que vieram a seguir levaram o, uh, o, o resto. Acabaram é. por fazer cair o cais. Uhum. Porque o cais ficou, de facto, sem, sem fundações. Uh, em, portanto, em 1953, tal, não posso garantir esta fotografia de 55 seria falta disso, o cais estava destruído, estava, estava, estava assim e, e, e logo a seguir depois mandaram reconstruí-lo, que é aquele cais que nós hoje em dia lá vemos, é a mesma tem a mesma feição, o mesmo aspecto que tinha o cais do século XIX, o cais oitocentista portanto, o tipo de barcos que nós vemos aqui, isto era um barco uh, que, tinha, que se chamava Rio Mira um barco que tinha sido construído até em Vila Nova de Mil Fontes para um armador de Odmira, uhum. chamado Fortunato Simões Santos, um homem que foi proprietário, industrial, etc. Vamos de ver fotogra uma fotografia dele. Uh, Isto, é, eu sei que é provável que já tenhamos falado, uh, porque este barco não é a primeira vez que nos aparece aqui, é. mas... Uh, para lembrar, qual era a capacidade de, de, de, de cargo? Este barco Este barco podia transportar cerca de 120 toneladas. Às vezes até mais, porque os mestres, para fazer render as viagens, enchiam-nos, carregavam-nos até mais um poder. E depois iam com o credo na boca, porque se apanhassem um bocado de tempo, um bocado de mar, claro. as coisas podiam arriscavam correr mal. Lá, arriscavam, arriscavam, arriscavam muitas vezes. Uh, mas pronto, mas à volta de 120 toneladas, uhum. que podiam carregar estes barcos. Uh, este barco foi construído por um, por um construtor de Setúbal, aqui no, em Vila Nova de Mil Fontes, no sítio onde é agora, onde é o Cais, onde, onde foi o Cais, portanto, onde agora se está o restaurante da Fateixa uhum. havia ali uma praia e, portanto, foi ali construído. Como foi construído mais tarde um outro barco chamado Mil Fontes, para armadores de, de Mil Fontes, exatamente. Mas este era o Rio Mira, este é um barco que depois acabou por, por, por ir para... ficou em Setúbal, Estava em seco em Setúbal, já não tinha, numa altura em que o, os barcos deixaram de ter, ter, ter função, ter serviço, uh, e, o, e em Setúbal uh, estava, estava escurado, uh, veio mau tempo e, e ele saltou das escoras, partiu-se todo. Eu sei de uma pessoa que tinha o beck, isto é, esta parte aqui da, da parte da frente, do grupés, uhum. uh, que tem o pau da abjerrona, isto são tudo nomes. O pau da é aquele pau à proa uh, onde... Se tivermos onde... ouvintes uh, familiarizados com esses, <risos> com esses termos técnicos. Mas o beck é aquela parte que tem assim à proa um efeito decorativo. Uh, uhum. E então uh, havia um, um, uh, havia um, um, um, um escultor, foi um, um dos autores aqui do Monumento aos uh, que Soares Branco, que comprou esse beck e que tinha casa. Não sei se ele, o, Branco, o escultor Soares Branco já morreu, mas não sei se, se os seus uh, descendentes o têm ou não. Mas era a única parte que se tinha sobrado. Uhum. Uh, eu, já agora, é uma, uma, uma informação muito pessoal. Em criança ainda subi estas escadas aqui dos mastros, enfim. Coisas, lembranças... Ainda, sim, ainda conheceste... Ainda esta... conheceste estes barcos, exatamente. Uh, claro que, como não havia estrutura, os barcos eram descarregados uh, às costas, portanto, por a sa sacaria... Uhum. Aqui é, consegue-se é... identificar ali uma espécie de uma paliçada. Exatamente, era o que muitas vezes faziam. Era as únicas obras que foram feitas até uh, para além daquele cais que existia e depois os cais da Casa Branca e o cais de Milfontes eram paliçadas para conseguir manter a margem com alguma regularidade. Uhum. E há uma série de paliçadas que, que, que, são, que são noticiadas desde pelo menos o século XIX e possivelmente eram anteriores. Uh, ao longo do rio Mira, sobretudo em zonas onde eram onde havia cargas e descargas. E tínhamos estes miúdos... E era, e era para evitar também que as cheias, claro. etc., as correntes, pudessem também uh, fazer muita erosão na margem, para, para manter uma certa regularidade. E facilidade, portanto, de transporte. o melhor, de desembarque e embarque. E, como se vê, que era através de pranchas, uhum. uh, os, uh, uh, uh, uh, as pessoas, os trabalhadores, faziam as descargas e descargas uh, com as, com as, ah, com as às mercadorias cortas. às costas. Com as mercadorias às costas, claro. Bem. Os estivadores, que era, queria é, dizer bem. há pouco. Ora bem... Uh, falando de, de... Falando de transportes, de Transportes, não é? exato. Uh, a certa altura, Odmira, ou melhor, o Conselho de Odmira, passou, uh, passou a dispor de linha férrea uh, o comboio, a estação de Odmira, que se chamava a estação de Odmira, foi aberta a cerca de 20 km de Odmira, uh, num sítio, num monte que se chamava de hum. uh, E a estação, embora servisse a vila de Odmira, a verdade é que ficava muito longe, é verdade também que se fez a primeira estrada em macadam, isto é em pedra, não é? Uhum. Portanto, em que, em que o piso era reforçado com a pedra, com várias é, camadas com de várias pedra camadas, de vários tamanhos. Precisamente. Uhum. <coughs> Perdão. Essa essa, essa, essa, a primeira estrada foi exatamente entre Odemira, a vila de Odemira, e a sua estação, que era a estação, a estação de Odemira. Uh, essa estação passou mais tarde a ser a estação de Lusianos, porque hoje em dia já não se justifica que assim seja, né? Em todo o caso, havia a consciência em Aldemira de que era uma estação que servia mal a vila. E, de facto, a parte, a parte mais oeste da, do concelho era muito mal servida por esta, por esta estação, porque a estação servia sobretudo uh, as, as terras mais, mais hum. próximas, os terrenos mais próximos, as propriedades ah. mais próximas, que, que tinham grandes vantagens. Seja, à, à partida, pensa-se que se a uh, um determinado momento da história chega a linha férrea a uma zona que isso será motivo de, de expansão económica. De, de... Pois, mas a, mas a linha férrea exige outros modos, portanto, se houver um sistema multimodal de transportes uhum. que seja eficaz, uh, isso acontece. Claro, como, esta, mas, como esta, estava longe de tudo. De... <risos> estava longe de tudo. E os... E os, e os, e os... Os caminhos, isto é, as vias rodoviárias, é não eram eficazes. Uhum. Portanto, eram velhos caminhos transitados por, por carros tirados a animais. Ainda traçam ou por um animal, animais, ainda. animal. Não, não Não era eficaz. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, o que aconteceu é que a via, a via marítima continuou a servir e a ter, e a ter uma uhum. função importante. Em todo o caso... Estas estações deram origem a algumas povoações, no caso de Lusianos, que é hoje em dia uma pequena povoação, no caso também de, de é Moreiras-Gar, Moreira que é outra povoação. Portanto, estas estações deram origem a assentamentos populacionais. Uhum. E, inclusive, algumas fábricas eram eram instaladas nessas nessas fábricas de moagem, por exemplo, uhum. e mesmo até de cortiça, foram instaladas nesses sítios pela facilidade... Sim, porque tipo, tinham essa vantagem. ...vantagem que depois exportar a mercadoria. Já estavam mais longe do rio e mais perto da via férrea Exatamente, mas, uhum. que a é grande parte do grande Conselho de Almira ficava longe da sua, da sua das suas estações uh, uhum. ferroviárias. E, portanto, era essa... Em todo caso, é, é, foi mais uma mais uma, uma uma possibilidade em termos de transportes que que, que chegou ao Conselho Aldo de Almeida. Nos anos seguintes, houve vários projetos para dotar o Conselho de Ramais e de outras linhas, inclusive a tocar na própria vila, e a tocar em Vila Nova de Mil Fontes, e a tocar em, em Santo Eutónio, mas nenhum desses projetos foi levado por diante. Uhum. Ora bem, quando nós falamos em, em, em mercadorias, em Mercadorias em, em e desenvolvimento económico, E desenvolvimento económico, nós temos que pensar desde logo na agricultura. Claro. Admiraram um grande conselho agrícola, como foi até, até quase aos dias dois, não é? uhum. até praticamente aos dias dois. Agora ah, já é outra vez, enfim, enfim outros moldes. Pois, uh, outros moldes é, aqui, outro, mas, outro. mas quer dizer, já uhum. não é como era todo o território ocupado por, claro. por, por a agricultura, praticamente. Uhum. Agora é uma determinada faixa relativamente pequena da Charneca da Admira que é que tem essa uma, uma agricultura intensiva de regadio mas o resto do Conselho, aquela velha agricultura desapareceu existem de alguma, é, é, é claro mas não da forma que existia nesta altura nós vemos aqui uma imagem isto é frente a 1900 cerca de 1935 da herdade da Torrinha uma herdade que fica próximo do rio Mira a montante da vila da Admira foi cedida pelo senhor Marciano Serralha e foi digitalizada por uh, Ricardo Guerreiro que é um cineasta um homem da, da imagem eu, eu, estamos em 1935 e eu não, não, não canso de me espantar com o avanço tecnológico é, que tínhamos em 1935 isso. no Isto território da era, um, era um país arcaico era um país que perseguia a autarcia portanto a, a, a, a autonomia, a alimentar, a autonomia tá. alimentar mas a verdade é que uh, os tempos modernos não tinham chegado aqui nós vemos que uh, uh, um, uh, os terrenos eram lavrados eram tratados eram semelhados por por animais por, por juntas de bois claro. atreladas a, a charruas a, a arados e, a, e, o, e o transporte a, também com o recurso o à tração animal da mesma forma tração animal e muita mão de obra e muita mão de obra claro uh, portanto é, é o que nós vemos aqui inclusive os próprios os próprios adubos Adubos químicos chegaram aqui tardiamente. Portanto, a, a mecanização da agricultura e os adubos químicos foram realidades que muito tardias aqui no Conselho de Admira. Uhum. E não só do Conselho de Admira, mas aqui no Conselho de Admira, particularmente. Pronto, mas nós temos aqui, de qualquer modo, uma imagem que é também muito emblemática, porque temos uhum. aqui uma espécie de. Temos de, uma fim, meda de, ali atrás. Temos uma aquela, meda, exatamente, aquela. temos aqui. E ao mesmo tempo. Os, os, os, os animais formados, como que a, a, a posar para a fotografia com os, claro. seus, com os seus guias, os seus trabalhadores. E a, a, as construções destas medas tinham a sua, tinha, a, tinha. A sua técnica e o seu, tinha, o claro, seu saber. Claro. E, e podemos ver, está um, creio que se vê ali, um trabalhador, um homem, uh, em cima da meda. Sim, Portanto, sim. Daí conseguimos ver a tinha, dimensão porque, que porque a estas, aqui... estas medas tinham que ser bem. Uh, estruturadas porque senão elas desmoronavam-se. Desmoronava -se. e, e tinham vezes, elas... também a função de uh, resistir à chuva, não é? Sim, sim. Muitas vezes, uh, se, se eram medas simplesmente de feno ou de palha, uh, elas serviam para para alimentar os animais, uhum. não é? Uh, se, não eram, se não eram grandes montes de, de cereal, como é ali por trás, parece não ser o caso. Uh, portanto elas serviam para isso e por isso tinham aquela serviam para alimentar os animais por isso tinham aquela forma também para permitir uhum. a escorrência da, das águas piramidal. muitas vezes, muitas vezes uh, também eram cobertas com algumas chapas, sobretudo na parte superior para, para melhorar essa, essa impermeabilização uhum. e pronto e vê-se que esta fotografia foi foi uh... Foi montada, portanto foi... Sim, claro está aqui, está tudo aqui em pose para a fotografia mas há aqui um certo orgulho da, claro, da sim, sim. produção e tal, mas também ao mesmo tempo uma revelação que é essa revelação de uma, de uma agricultura em, em 1935 uma agricultura ainda claro. uh, muito atrasada no... Comparativamente no, ao, produção, aos outros países de europeus de Europeus e de, dos Estados Unidos da América portanto hum. era uma coisa muito, muito atrasada. É por isso que o trigo que vinha de, de, do estrangeiro, da Europa, mesmo uhum. da América, vinha muito mais barato. Uhum. Uhum. Uh, e aqui temos uma, uma fotografia mais Mas, recente, uh, já há cores, de, da zona, de, tinhas dito, de, do Almograve. Do Almograve. Isto uhum. é uma fotografia que devo ao, ao José Manuel Cavalinhos, Sines, que nos deu a fotografia. Uh, isto, é, uh, portanto é, é, é a isto tem a ver com a cultura do milho. É, o milho teve alguma, uma produção interessante aqui nesta região, sobretudo do litoral, era muito utilizado nas papas, a alimentação do, chamada alimentação dos pobres, e aqui está uma descamisada. Portanto, as pessoas a descamisar o milho. É, isto é fotografia dos anos 70, 80, 70. 70 tá. isto é, uhum. Sim, sim. Hoje em dia, provavelmente, já não era possível, claro. Uh, claro havia também o, uh, o, o, uh, a pecuária e, e, não é? e ainda há, ainda se vê ainda um ainda há, claro a pecuária uh, que, que se fazia até né, junto à própria vila de Odemira nós temos a ver aqui debaixo da ponte já depois das obras da ponte portanto isto é uma fotografia dos anos 50, é uma fotografia do Policarpo Godinho que era do cercal e que era fotógrafo e que, e que fazia e que fazia fez muitas fotografias uh, de, em Odemira Uhum. e não só em Santiago de Cacém só que as fotografias de Santiago de Cacém estão na biblioteca, foram compradas pela, biblioteca, pela, pela Câmara de Santiago de Cacém e estão na biblioteca de Santiago de Cacém e as fotografias de Admira foram compradas pela Câmara e desapareceram mas isso é outra história bah, havemos have, vemos Eu topar... não sei delas, não faço a mínima ideia mas foram... mas há, há quem diga que sabe mas, mas... Eu, não faço, eu não sei Muito bem, pronto Temos aí o um mistério das fotografias hum. que, que estão desaparecidas é. Uh, ora bem, aqui, uh, aqui temos mais um exemplo da pujança industrial de Odmira. No século XIX há uma matéria-prima matéria muito abundante localmente, que era a cortiça, que passou a ter inúmeras aplicações. A principal grande aplicação foi a rolha Uh, das garrafas uhum. e, e portanto o transporte de bebidas em garrafas de vidro desenvolveu-se muito e portanto a rolha, a necessidade de rolha também uh, portanto a primeira grande aplicação foi a rolha mas, mas depois há uma série de aplicações uh, várias da, da, da, da, da cortiça até aquelas pequenas uh, caricas das, das cervejas que tinham uhum. é, o, vedante, o vedante era cortiça, agora é plástico claro mas mas mas portanto a cortiça tinha, passou a ter muitos muitas muitas aplicações uh, em Portugal nós em Portugal fomos sobretudo exportadores de matéria prima ou exportadores da cortiça um, preparada mas não trabalhada pré-tratada não, Pré não é? sim portanto não totalmente embruto. embora houvesse houvesse uma altura aqui, no, uhum. aqui na, na, em Odmir em que em que uh, houve produce, produção de rolha, é que a, uh, a indústria cortiça em Odemira desenvolveu-se também por influência dos, dos, dos corticeiros, dos industriais corticeiros uh, catalães que, que influenciaram muito a indústria corticeira em Portugal. Eles traziam o know da Catalunha, onde havia fábricas, e, e de facto aqui, aqui em Odemira também houve um, um Agostinho Comas que, que foi um homem que que implantou aqui a, a indústria do, do, do, do Sousa Prado de um grande industrial que aqui houve também em Odmira mas que nunca deu também o salto, o salto tecnológico, sempre trabalhou de forma muito artesanal podia dizer, muito arqueca e, e temos aqui a fábrica de Fortunato Simões Santos que era, que ficava na zona por trás do digamos, da rodoviária em Odmira Uhum. Aquele terreno que está mais ou menos vago, que agora serve de parque de, de, de par estacionamento. Par -estacionamento havia ali esta fábrica, nós temos por trás, temos os trabalhadores também em pose, claro. isto era muito característico. Em, em pose. E, a... e, e numa hierarquia muito, muito bem definida. Muito bem definida, as crianças à frente é, As crianças baixo. à frente, portanto, as uhum. crianças nessa altura não, não havia a proibição da mão de obra infantil, portanto, as crianças trabalhavam. Uh, Muitas delas estão descalças, não tinham sapatos nem para a fotografia. Embora que enverguem todos uma, certa, uma vestimenta sim, que... Sim, era, era, era, Estavam vestidinhos lavados como se fosse o dia da bandeira. Fatinho da domingueiro. Fatinho domingueiro. E depois eram os trabalhadores também, ordenados hierarquicamente, temos o, o, o proprietário, ao centro, na, ao centro, na segunda fila, uhum. uh, aliás ele é a pessoa mais visível, mais Simões Santos que era um proprietário, que era industrial, que era uhum. armador de navios, portanto era, foi um homem importante em Odmir. Uh, esta fotografia foi-me cedida por um amigo, que era, net, que era bisneto de Fortunato Simões de Santos, que é o José Maria Simões Santos. E nós vemos, portanto, por trás uma série de fardos, fardos de, cortiça, de cortiça com essa tal cortiça pré-tratada, pré uhum. que depois era exportada uh, ou para fábricas que existiam uh, junto a Lisboa ou até para o estrangeiro. Muitas uhum. vezes elas iam mesmo para o estrangeiro. Iam, iam para o norte da Europa, por exemplo, para o Porto de Hamburgo, porque esse, o norte da Europa e mesmo os Estados Unidos criaram fábricas de cortiça. E uhum. eles não produziam a cortiça mas, uhum. mas importava mas, a cortiça em bruto ou cortiça. semi-preparada claro. e portanto faziam depois lá uhum. o, seu, o, seu, o seu produto industrial acabado. E, e é o que nós temos aqui eh, grande parte da, da cortiça do, do Conselho de Audemira em bruto ou, ou preparada como esta saía pelo rio Mira e muitas vezes ia para o, para o Tejo e lá era carregada pelos grandes navios que iam depois para o porto Uh, para Odessa, inclusive, é Odessa, Odessa na, na Ucrânia. Na, exatamente. Uhum. E, para, e para. Portanto, seguiam pelo Mediterrâneo, exatamente. entravam no Mar Negro. E para, e para, para o Norte da Europa, para a Inglaterra, para... Uhum. enfim. Portanto, para esses países que eram desenvolvidos do ponto de vista industrial. Uhum. Ora bem, uh, uh, o salto tecnológico foi dado em Odmira por uma única empresa, que foi uh, a fábrica. A fábrica de moagem e de descacho de arroz uh, de, de, de Manuel António Miranda, depois da a família. A fábrica de Miranda. Miranda. Exatamente, a fábrica Miranda Limitada. Uh, a, o Manuel António Miranda era um homem que era um, muito. um empresário muito empreendedor. Ele, ele tomava algumas obras do Estado e fazia, uhum. portanto, tomava empreitadas para o Estado. Inclusive, ele chegou aqui ao Admira, parece porque tomou uma das empreitadas relacionadas com a ponte de Odmira, construída em 1891, a primitiva ponte, não é? Que não tinha aqueles arcos, uh, e no, no tabuleiro que tem hoje, e, portanto, tinha um tabuleiro diferente, e, e, e depois, uh, percebendo se imediatamente que a margem esquerda ficava expectante para ali ser instalada qualquer coisa, o que era difícil na margem direita, porque a margem direita era aquela barreira junto ao rio. Claro. Né? E na margem esquerda havia mais espaço. E então ele instalou ali a sua primeira fábrica. Uh, com, com fábrica, com máquina a vapor. Portanto, aí, aí temos e, a e é aí que eu uh, reparo no seguinte pormenor, que é... Ele não instalou esta fábrica junto a uma ferrovia. Não. Instalou-a junto, à, junto via marítima, à via marítima. Porque ele também claro. se apercebeu que a via marítima também continuou uh, a funcionar uhum. aliás uh, esta fábrica deixou de funcionar por outras por outras razões não é? porque quando ela deixou de funcionar já já a caminhagem já funcionava mas enfim as, as empresas têm todas uma vida e uma e, e, e não é só isso é que é, tem uma vida que como esta tinha mas todas as todas as empresas industriais ligadas à moagem desapareceram desapareceram porque entretanto as, as, esse mundo que abastecia estas fábricas que eram que era é, a agricultura, a agricultura. É, esse uhum. mundo desapareceu e, e Portugal passou a importar farinhas do estrangeiro portanto uhum. hoje em dia já não já uhum. não se justificava estas, estas fábricas Uh, portanto o, o Conselho de Aldemira teve várias fábricas, a principal delas era esta, mas nenhuma delas hoje já funciona uh, portanto esta esta fábrica tem de facto esta esta arquitetura uh, já muito industrial já e, e, e é a única de facto no país que tem este, este aspecto e era a principal fábrica do país e introduziu no Conselho de Aldemira uma espécie de cultura industrial que foi muito significativa, teve influência a vários níveis na, na própria formação da mão de obra dos trabalhadores etc. e possivelmente da própria da própria gestão da, das, das empresas. Uh, portanto e, e porquê? porque foi uma empresa que estava na, na vanguarda da tecnologia. ela uhum. trouxe uh, para aqui uh, uh, a fabricava, uh, perdão, a, a máquina a vapor quando uh, nenhuma das empresas Aqui instaladas, a tinha utilizado até então. Ele, inclusive, uh, tinha um escaler também com uma máquina a vapor, uhum. que fazia viagens para. E um escaler, é, para, para, para quem um... podes explicar o que é Era um barco relativamente pequeno, uhum. Né? Uhum. mas que podia transportar passageiros. E, uhum. uh, inclusive, uh, depois a fábrica Miranda, mais tarde, onde os seus filhos, César Miranda, passou a ser o, o, enfim a principal pessoa na administração desta desta fábrica o, Fá, o César Miranda enfim era um empresário mas também era um homem que tinha andado na universidade e que tinha ele inclusive era era farmacêutico de formação e portanto era um, era um homem com, com formação universitária ele, ele mandou fazer uma casa aqui em Vila Nova de Fontes que ainda hoje em dia existe ali sobre o rio perto perto do castelo e tem ali alguns pormenores daquela da fábrica. Da fábrica, porque foi um dos irmãos um dos, um dos irmãos dele que, que foi que era engenheiro, que foi o autor do projeto aqui da casa de, de Vila Nova de Mufontes, que foi começada a construir em 1920 e tal, em 24 já estava quase concluída, depois suponho que só em 26 é que foi completamente concluída uh, portanto, uh, a fábrica uh, Miranda, limitada, de facto foi, foi muito importante em Odmira por tudo isso né? uh, ora bem, nós nesta fotografia temos outro, outro aspecto da, da vida económica local, que eram as feiras tradicionais, as feiras anuais uh, que tradicionalmente se instalavam nas vilas uhum. e onde se vê uh, ali bastante gado tinha sempre esta componente do gado porque uhum. era sempre uma componente importante isto é uma das várzeas da, da da vila, se não estou enganado é a várzea da Salamoa e, e portanto é, é é uma das várzeas que, que, que, que apresentando um terreno plano permitia a instalação das, das, dos equipamentos e das, das, das tendas e de tudo mais. Ora bem, uh, Chegamos nós... à parte do gráfico, que já, <risos> já é característica. É uma parte. Parece que estamos sempre a mostrar o mesmo gráfico. <risos> é porque o movimento, é, o movimento das populações Uh, relativamente a qualquer freguesia, é o movimento geral, geral de que exato. aconteceu no uhum. Conselho. E que não foi só neste Conselho. Sim, sim, sim. Uh, portanto, que, te, que corresponde e, aliás, àquela... a, a, aliás, como outros aspectos que referimos aqui, como aquela industrialização tardia, também não era uh, exclusiva deste Conselho. É? Sim, mas Odmira, do ponto de vista da industrialização, destacou-se no Baixo Alentejo. Uhum. Para, para além de Beja, de facto, uh, terras como como Orique, por exemplo, não, não apesar de tudo, não, não se compararam com, com a Admira, uhum. uh, Mas, porque a Admira tem tinha esta vantagem da, da, da, do, do, transporte, do transporte marítimo, do uhum. marítimo. Uhum. E, e, portanto, nós temos aqui esta mesma situação. Temos, uh, desde o século XIX, a população a crescer. Este, este crescimento confunde-se com o crescimento da cultura dos cereais, e, e depois temos no meados do século XX uh, enfim, a, a queda abrupta uhum. da, do, da, do, do número de pessoas a viver aqui. Eu vejo que incluíste já aqui os censos de 2021. É, okay. e esses censos incluí os por um motivo. É que, de facto, em 2021 aparentemente há aqui uma reversão da situação. Uhum. Uh, é uma, uma, uma situação especial porque, embora não, não, não corresponda a nada que tenha a ver com a alteração da... Do, do, do, do, do, do fáceis económico, ou melhor, tem a ver com, a, com alguma alteração do fáceis económico, mas não tem a ver com a alteração do paradigma que, que existia aqui no Conselho de Admira, tem a ver com a existência de uma de, uma, de, uma, de, enfim, de, de muitos imigrantes que começaram a fluir ao Conselho de Admira. Uh, lembramos que começaram a fluir depois da União Soviética ter se ter, ter extinguido ter desaparecido uhum. começaram a aparecer populações uh, de, de países de, do leste, como, leste. Como é o leste e instalação de empresas que requerem uma, uma sim isso exatamente mas isso um mão de dobra é precisamente mas eu ia referir isso a seguir porque isto é, é referente a, às pessoas que que da Europa que começaram a aparecer aqui finalmente começaram a aparecer imigrantes que vieram do Oriente, pessoas como da Índia, do, do Bangladesh, do Nepal, do Bangladesh é, etc., uhum. que vieram então noutro, noutro contexto, que é o contexto da necessidade de mão de obra das empresas que estão uh, a laborar na Charneca, estas empresas que fazem esta agricultura de regadio e, enfim, intensivas, e, e, e que necessitam de, de grande quantidade de mão de obra. Uhum. Uh, enfim, a, a, a atual situação de globalização permite que haja transportes da própria mão de obra, já não é dos produtos, é da própria mão de obra, claro. de regiões onde ela existe para regiões onde ela não existe, uhum. e geralmente regiões onde ela existe e onde se ganha pouco, é claro. e, e regiões onde ela não existe, onde se ganha pelo menos mais. Uhum. Não é? Isto era um, é um tipo de, de trabalho que os naturais naturalmente... Uh, não não não não queriam porque porque não não era não é não era possível as pessoas viverem com, com este tipo de ordenados, embora haja quem diga que eles não, não são mal pagos Sim, mas enfim claro isso é daquelas coisas que, que há, há casos já, enfim pois, não, também não exatamente. podemos generalizar claro uh, mas agora a verdade é que existem hoje em dia aqui muitos muitos imigrantes de, do Oriente são pessoas que provavelmente muitos deles querem, querem partir para outros países mais ricos do que Portugal, mas entretanto muitos deles vão ficando aqui, porque uhum. vão tendo trabalho ah. um, e, e vai havendo essas empresas que, que, que fazem essa transferência de mão de obra não é? empresas de enfim, trabalho temporário trabalho temporário uhum. Isso. Uhum. e portanto é, é essa afluência de, de imigrantes que, que causou aquela aquela inversão claro nós não sabemos se, se é uma inversão que, sustentada ou se, dentro de alguns anos, as coisas... Claro, mas, mas, mas é assim, porque nós que temos feito aqui <risos> tu que estudas história e que temos feito aqui uh, estes programas podemos constatar as, as mudanças que os territórios já sofreram claro, claro. e as importâncias que tiveram no, noutra altura, que depois deixaram de ter. Não é? A imigração... A imigração é Já uma Já tivemos coisa... construção naval em Mil Fontes. Sim, é uma episódica. É episódica. Mas a imigração mas, mas... de populações, uhum. a vinda de populações de lugares até exóticos, é uma constante na, na história local. Uhum. Eu posso referir, por exemplo, uma imigração, aliás forçada, que era a da escravatura negra, entre os séculos XVI e os séculos XVIII, uh, trouxeram para esta região inúmeros africanos que uhum. hoje em dia estão naturalmente aí misturados no sangue dos habitantes, a uhum. sua, os seus genes, uh, e portanto uh, durante séculos era frequente ver-se nos campos muitos africanos a guardarem gado, uhum. uh, a trabalhar na casa das pessoas que tinham poços para, para, para ter escravos, enfim, uhum. portanto e é que depois os próprios escravos reproduziam-se, digamos, era uhum. era uma era uma era uma mercadoria que se reproduzia. Uhum. Eles eram mesmo tratados como mercadoria. mercadoria claro. uh, portanto, uh, desde a mão-de-obra uh, como hoje em dia temos, de uh, uma mão-de-obra voluntária, naturalmente pessoas querem vir, uh, embora por vezes possa dizer que uh, às vezes as situações em que vêm nem, é nem sempre são os as melhores, melhores. Uhum. Uh, mas, uh, mas entre esta, que é, que é voluntária, e essa, que era essa outra, que era involuntária, que os atuais. Moradores não não conheceram, porque ela desapareceu no, no século XVIII, mas ainda havia ainda havia vestígios na população no século XIX. Uhum. O o Brito Camacho dizia, num dos seus livros, referindo-se a mexicana, que mexicana dizia ele que Messegiana deve ter sido em tempos uma... Portanto, quando ele dizia, Messegiana, no fundo, era a parte sul do Baixo Alentejo. Uhum. A, a Messegiana deve ter sido em tempos uma colónia de escravos negros, ou de população negra, dizia ele. Porque a população que hoje em dia nós aqui encontramos ainda tem essas características. E, e depois hum. aqueles traços fisionómicos característicos de uma população africana. Enfim, portanto, no século XIX ainda havia quem notasse. Hum. Mesmo até no Rio Sado, por exemplo, os chamados pretos de São Romão. Portanto, uma população que ainda que hoje em dia já está clara, já está branca. Porque é Porque se cruzou com os habitantes locais. Uh, eles uh, até há muito pouco tempo também eram notados como tendo traços fisionómicos um pouco diferentes. Portanto, isto para dizer o quê? Que a vinda de populações, voluntariamente ou involuntariamente, como era nesse caso uhum. que eu acabei de dizer, foi uma realidade constante, constante. da região e, aqui, eu, eu percebo hoje em dia estranha-se um pouco, fala-se um pouco na há quem fale enfim, eu não vou agora fazer nenhum juízo, mas há quem fale. Que existe uma invasão, uma substituição da população, porque a população imigrante tem tendência a, a tornar-se mais numerosa, até que a população local, em algumas freguesias, às vezes parece que é isso que se identifica, não sei se é isso, não, e, e, e às vezes isso é, é, tido com, com, é, é visto com um grande alarmismo. Mas, uh, é como tu dizes, isto é, é, é o curso normal. É o curso sempre, as, as populações. Uhum. O, a história dos territórios sempre foi feita de, de O que de dirão migrações. os índios norte-americanos. Sim, <risos> não é? esses foram de tal modo. <risos> esses foram mesmo substituídos. Esses foram mesmo substituídos. E, às vezes, de forma uh, uh, uh, na ponta da carabina, claro. não é? Portanto, uh, nós temos aqui agora outra imagem que mostra... Mostra uma vila, um aspecto de uma vila, ainda no princípio do século XX, nós vemos aqui um ambiente ainda muito, muito início do século XX, um pouco ainda rural, com a mula e com o homem encostado ao cajado, enfim. Mas vemos por trás a fachada de, de, da Câmara Municipal, que é uma, uma bela fachada de um edifício construído ou reconstruído no século XIX, 1860 e que foi reconstruído e foi é, foi restaurado já nos anos 90 foi restaurado nos anos 90 mas a fachada é a mesma não é? a fachada foi mantida uhum. é um edifício que tem aqui é um edifício eclético tem aqui aspectos do no, no neoclassicismo, por exemplo no, no frontão que nós devemos de ver adiante uh, nos frontões, aliás, ele tem mais uhum. do que um uh, no, e nos, nas balaustradas que devemos de ver também mais adiante noutra fotografia Uh, tem, tem ainda uma certa interpretação popular do barroco, como é o caso dos, dos vãos uh, em, em, linha, em linha curva e os ferros, enfim, tudo isto é uma, uma arquitetura eclética mas em que, em que é bem visível o neoclassicismo, embora não só, uh, podes passar por... o pessoal aqui protegia-se mais do sol Sim, <risos> aqueles chapirões era uma coisa ah, que... É. Ora bem, Odmir, uh, tem uma curiosidade, há uma coisa curiosa. Admir, esta fotografia é uma fotografia que tem em primeiro plano a Praça Sousa Prado, como, como, como foi, há, como foi há, há uns anos. Vemos a seguir uh, uma, uma, a empena da Igreja da Misericórdia com os seus grandes contrafortes. Depois, mais além, vemos a fachada da Igreja de Salvador, e depois por trás ainda vemos um pouco, vislumbramos. A, a, a torre da Igreja de Santa Maria. Uhum. Uh, portanto, uh, e, o que eu quero mostrar aqui é esta praça, a Sousa Prado, de que partem duas ruas paralelas, na direção do Poço Novo e na direção também do Porto, do Peguinho, do Cais do Peguinho, e que é uh, a primeira experiência de, de urbanismo regular que aconteceu em Odmira. Isto já foi um projeto de finais do século XIX e, e realizado em boa parte no século princípio do século XX, pela mão de, do, do, desse presidente da Câmara, chamado José Francisco Sousa Prado, também um industrial, industrial corticeiro, uh, e, que, e, que, e que de facto fez esse, esse projeto, enfim, a partir mesmo do... Uh, fez o projeto no papel, mandou fazer o projeto no papel, que era uma praça ampla, que era uma coisa que não havia em em Odmira, havia pequenos pontos a própria praça da República. Era uma coisa ampla. muito pequena, era ampla é. e foi amplifi, ampliada <coughs>, quando fizeram aquelas obras da Câmara, né, que uhum. recuaram um bocado é, o edifício, um dos edifícios da Câmara, é, o, edifício, o chamado edifício da cultura. E, e, portanto, eram tudo pequenos espaços. Ora bem, ele aqui criou uma verdadeira praça moderna, portanto aberta que hoje em dia já está outra já tem hoje, porque já tem outra configuração já tem outra configuração mas uhum. na altura era a uhum. ideia era esta uma praça e depois duas ruas direitas portanto é. duas duas artérias direitas uma coisa planeada uh, com enfim com em linha reta portanto uh, e, e, e, e de facto esta esta foi uma foi uma, uma experiência de, de planeada de urbanismo uh, regular Ora bom, nós para acabar mostramos aqui algumas imagens que mostram de facto que a Vila de Audemira é uma vila que do ponto de vista arquitetónico, artístico, etc ainda se distingue no meio do, do, do conselho, evidentemente uhum. todas as outras freguesias, mesmo algumas freguesias que foram vilas, não se podem comparar do uhum. ponto de vista de, dos, dos edifícios históricos com, com a Vila de Audemira nós temos desde logo o edifício da Câmara, um belo edifício na Cá está, cá está a balustrada em cima na cimalha o edifício e, e, e, o, e o próprio e o próprio frontão triangular uhum. portanto tudo isto é linguagem neoclássica portanto é, é, um, é um edifício enfim de aspecto de, de, de, de grande aspecto não é Sim. Uh, temos à esquerda depois uma um chafariz é um chafariz que enfim, é o abastecimento é do, é do século XIX é, data até 1821 é, é, é, ele pretendia dar resposta naturalmente ao abastecimento de água, que era feito sobretudo através de poços é, mas os poços muitas então, vezes tinham problemas porque tiravam imundícios para o seu interior e tal, agrotado, e coisas desse género <risos> e porque ali parte próximo havia um poço, que agora já não existe e então foi, foi feito esse, esse, esse chafariz, com este, com este, com este remate mistilíneo, portanto, a fazer lembrar o remate de uma, de uma igreja, uh, e com uma, uma bela pedra de armas uh, no centro, com, com uma pedra uh, que, veio, que veio naturalmente de Lisboa, ou de qualquer outra cidade assim, uh, em Rococó, um trabalho de Rococó, e que foi colocada ali pelos moradores. Há lá uma placa a dizer que foram os moradores que fizeram esta, este hum. chafariz. Foi feita em 1821, no ano seguinte à Revolução Liberal. Portanto, dá a impressão que provavelmente os moradores imbuídos pelo, pelo, nova, pela, pelo otimismo do novo, do novo regime uh, em Portugal uh, tomaram esta iniciativa. Tomaram a iniciativa Depois temos por baixo um, um pormenor da pintura da Igreja da Misericórdia, Uh, portanto pinturas que estão agora a ser recuperadas, a ser descobertas e restauradas. É um conjunto pictórico muito descobertas interessante Descobertas porque, portanto, tinham, tinham sido, sido tapadas, calhadas, com... e... calhadas e por vezes até destruídas e por vezes uhum. até uh, picaram-nas para enfim para criar uma abertura, uma porta, ou, uhum. ou uma janela ou, e, e, portanto uh, uh, Algumas estão destruídas, mas há outras que, que podem que, que enfim, estão ainda em muito bom estado e é um, é um património bastante interessante. Uh, logo a seguir, temos um pormenor de, de, de, do portal dessa mesma igreja, na altura em que tinha lá uma imagem, a imagem de Nossa Senhora. Uh, uh, era uma imagem que tem a ver com os próprios mistérios da, da, das misericórdias, Hoje em dia a imagem está guardada nas na, na, próprias instalações da Misericórdia e, e portanto o nicho não tem, não tem já, está vazio. Uhum. Em todo o caso, é um belo portal de finais do século XVI. Depois do lado direito temos um marco, um dos marcos da barca, que, dá, dá que dá é hoje em dia uma, uma, uhum. também muito relacionado com a. Com a, com a a religião, tem, uhum. tem ali uma placa a dizer que as pessoas que passavam deviam apenas rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, não tinham uhum. nada que pagar, rezavam um Pai Nosso e uma Ave Maria por alma Dona da que... doadora. Uhum. Sim. Tá, Sim. Tem ali na placa. Marco, esse que diria eu que poderia ser, talvez, uh, uh, valorizado? E, e Sim, por, ele, por ele tem sido valorizado, foi criado ali à, à uhum. volta um, um espaço de recreio com uhum. árvores e tal, mas podia haver ali uma explicação, uma, uhum. uma... Já foi criada também, foi construída uma barca em tempos, uma barca assim, em miniatura, mas depois, como o rio ali parece que também diminuiu a sua largura, uh, o que acontece é que, se fosse uma barca do mesmo tamanho... Ah. provavelmente nem sequer <risos> <risos> nem sequer dava para navegar fazia de ponte <risos> fazia de ponte mas é que e uh, fizeram aquela barca que hoje sempre achei uma coisa muito pequenina assim mas mas pronto mas fi, mas ainda chegaram a fazer uma barca é, mas uh, fizeram lá nas oficinas da câmara e entretanto uh, uh, essa barca de, saiu de lá não sei já porque nem sei se ela ainda existe mas pelo menos uh, fazer uh, uma informação com algum pormenor ali ao lado, ah. para as pessoas perceberem. Colocando, nomeadamente, a próprio, o, próprio, o próprio desenho do, do, do posão, que é muito elucidativo, claro. mostra, e com uma parte escrita para, para, para dizer o que, o que foi aquela, aquela, aquela instituição em Odmira. Fica foi, então facto, a... Uma, uma instituição <risos> que, foi, que, teve, que teve uma grande influência na vila de Odmira. Fica então a sugestão. Uh, para quem, para quem uh, tenha influência sobre essas decisões quero agradecer a todos os, os, que, os que nos tiveram a ouvir e aqueles que irão uh, ouvir essas pessoas que entram ao meio e depois gostam de, de rever tudo do início uh, foi mais um episódio de história do Admiral Livre Podcast não, não foi o último cheira que não foi o último pois espera uh, não <risos> uh, e, e é isso sobre esta agradecer a alguém que hoje ainda tem que ir trabalhar. E, e, e portanto temos mesmo que encerrar, eu agora estava aqui a olhar para o relógio e a pensar que tínhamos... Pois tínhamos, eu acho que hoje abusámos. Tínhamos mesmo, hoje abusámos um, um bocadinho do tempo e provavelmente da paciência dos nossos espectadores, depois se queixam que os programas são muito longos, espero que valha a pena na mesma, uh, e, e é isso, só me, só me resta agradecer, o Admiralius Podcast é aquela iniciativa uh, que caminha uh, por si só, Uh, sem qualquer uh, uh, espécie de apoio, o que traz uh, vantagens e desvantagens. <risos> tem, tem a vantagem de que não somos sujeitos a qualquer uh, pressão editorial, não, é? não temos nenhum chefe de redação e temos a desvantagem de que os meios são limitados e ainda há pouco tempo sofremos com problemas técnicos por causa disso porque estamos uh, assentes em plataformas que uh, aparentemente são de borla e depois, de repente, tiram-nos o tapete quando, quando menos esperamos. Uh, não obstante, é para continuar. Uh, ficámos com o bichinho, fizemos aí há tempos umas emissões uh, de, internacionais, em inglês, eu sei que houve, houve pessoas que me mandaram mensagens a dizer que não gostavam, não apreciavam muito porque era em inglês e elas depois não, não percebiam. Uh, mas ficámos com esse bichinho e, e, e cheira-me que muito em breve há de haver mais uma emissão dessas, enfim, para ir explorando as questões internacionais, porque afinal de contas, Odmira é, um, é uma terra cosmopolita. Precisamente. Uh, e, e temos que nos orgulhar disso um também. Faz um parte um da sua cultura. um grande nacionalidades. Claro. Uh, muito bem, só me resta desejar uma boa noite a todos. E uh, já agora por... Uh... Só porque sim, vou passar aqui o genérico outra vez. Uma boa noite, muito obrigado.